Então... Bom, em tese estamos ao vivo, vamos, tem aí 20 segundos de, de, de lag entre o, o YouTube e o, e o StreamYards, que é a plataforma que a gente está usando, estou de olho no YouTube para ver se entra, em tese está falando que já, já estaria começando, é... Quem está entrando agora está vendo a gente aqui no backstage, começando. Mas deixa eu só ter certeza de que está indo para o ar direitinho. pronto, estamos ao vivo. Agora sim, confirmei que estamos lá. É, boa tarde para quem está nos vendo e ouvindo ao vivo. É, tudo indica que essa conversa também fica gravada no YouTube para depois. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem estiver vendo ou ouvindo é, em contexto. Vou fazer uma apresentação muito breve das cinco pessoas aqui. É... Eu sou Fábio Andrade, fui convidado para estar tá aqui, parte dessa conversa com, enfim, com cineastas cujo trabalho muito me interessa e pessoas que se tornaram amigas, algumas há mais tempo, outras há menos tempo, mas é uma conversa entre amigos aqui. E é, eu sou crítico de cinema, realizador e... É, fazendo doutorado em cinema na Universidade de Nova York, também dou aula aqui, mas é, é, basicamente é isso que eu vou me apresentar. E, em parte, as apresentações curtas têm a ver um pouco com o propósito da conversa que a gente teve antes, é, mas queria rodar aqui pela mesa, Caetano Gotardo, diretor de vários filmes também, como várias pessoas do cinema brasileiro, e acredito que todos aqui têm, desempenhou várias funções dentro do cinema brasileiro, além de diretor, montador, roteirista, né? é, mas é o, é o grande é, propositor dessa conversa, na verdade, a, a ideia dessa conversa surge entre Caetano Botado e Paula Gaetan e Caetano está aqui como diretor né, é, do filme Todos os Mortos, feito dirigido em parceria com Marco Dutra, que estreou na Berlinale desse ano, e acabou de passar no Festival de Gramado e agora está na Mostra de São Paulo. É, do lado dele está Paula Gaitan, também diretor artista, multifunções no cinema brasileiro. Está é, com dois filmes atualmente circulando por festivais, acabou de sair de uma outra live sobre o filme... É, com o Negro Léo, é Rocha, é Rio, é Negro Léo que está aí no Dock Lisboa e agora está aqui com a gente para conversar sobre Luz nos Trópicos, seu filme mais recente que estreou também na Berlinale e depois teve estreia brasileira aqui no Olhar de Cinema, onde ganhou o prêmio de melhor filme do festival. E em cima, Rodrigo Ribeiro, é, diretor do filme A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que está circulando por vários festivais e nesse momento está passando no Doc Lisboa também, Rodrigo. Doc Lisboa em janeiro. Ah, Doc Lisboa em janeiro. E vai passar no Fórum Doc também, né? Salve, Hoje tem exibição no Encontro de Sema Negro, do Osimo Bobo. Que horas, que horas, que horas, que horas. Sei, A partir das 18, 18. Uhum. E do lado de Rodrigo, Pedrinho Diógenes diretor de PagEu, é, também um multifunções do cinema brasileiro, o homem do som de vários filmes e é, co-diretor de vários filmes e também diretor no caso de PagEu assinando individualmente a direção. O filme estreou no Fido de Marseille, salvo engano, e agora também passou no área de Cinema. E a ideia da conversa assim partiu de uma conversa entre Caetano e Paulo. Eles podem falar um pouco mais sobre isso, mas é, houve uma percepção de que havia muitas questões em comum entre esses quatro filmes e de que haveria muito assunto para se falar sobre eles e me procuraram, me convidaram para participar da conversa e eu fiz a sugestão de que a gente faria uma, uma conversa que seria um pouco diferente do que normalmente acontece nos festivais e nos eventos mais institucionalizados em que existe primeiro um, um desejo de apresentar os filmes, um desejo de de fazer um pouco a parte oficial ali, e a minha impressão é que sempre quando a gente começa a entrar nas questões mais é, interessantes e, e que podem render mais de conversa, de troca entre os diretores, aí já está na hora do debate acabar. Então, parte da introdução curta é porque a nossa proposta é pular o que seria o primeiro uma hora e meia de um debate tradicional e já começar na meia hora final para ver para onde a gente consegue ir depois disso, né? as tensões que vão surgir de novidade uma vez que a gente começar a entrar realmente no que os filmes têm a nos comunicar sobre cinema, sobre Brasil, sobre mundo, sobre criação e sobre criação dentro do Brasil e do mundo no momento que a gente vive. Né? Então, é, isso eu acho que é um, um primeiro eixo de, de comunicação entre esses quatro filmes, que eu acho que são quatro filmes muito singulares e muito diversos. Então, acho que a forma com que eles é, se conectam não é não é uma forma óbvia, aparente e, e que eu acho que reduza a singularidade dos objetos, eu acho que por caminhos muito distintos eles fazem proposições diferentes, mas que tem um impulso semelhante e, e eu resumiria talvez esse impulso numa frase que aparece no Todos os Mortos, o filme que Caetano dirigiu com Marco Dutra, salvo engano, é o momento em que a personagem é Isabel, conversando com o um menino João, que é um menino negro que aparece na casa dela, Isabel, uma mulher branca, dona de uma fazenda de café, e, se não me engano, eles estão conversando sobre a polca, e ela fala a seguinte frase, um dia vamos juntos até lá, e aí você vai conhecer a origem de tudo. Esse gesto de ir juntos a algum lugar e tentar conhecer a origem de tudo é algo que me parece comum aos quatro filmes de vocês, né? E é algo que eu vejo é, muito, cada vez mais presente no cinema brasileiro, eu diria que de 2014 para cá, isso vem chegando cada vez mais para o procênio dos filmes, esse desejo de realmente investigar né? o, o, uma origem de tudo. E esse tudo é importante que a gente depois defina as particularidades do que, é que ele pode significar, né? mas uma coisa de olhar para o que é fazer cinema no Brasil, olhar o que é a história brasileira, com todas as contradições internas que ela tem, com todas as violências internas que ela tem, mas um desejo de se debruçar sobre isso. Né? E eu acho que esse desejo, ele tem uma história no cinema brasileiro, mas se a gente olhar 15 anos atrás, ele não era tão presente como o texto dos filmes como ele está se fazendo nos últimos cinco anos, eu diria, seis anos. E... Mais do que isso, eu acho que ele é uma característica muito singular do cinema brasileiro. Eu não acho que a gente perceba isso em todos os cine... todas as cinematografias mundiais, esse desejo de inter... endereçar e questionar o que seria uma espécie de civilização brasileira, o que seria a experiência de ser brasileiro e de ser um artista no Brasil. Né? Então, acho que é, esse... seria interessante a gente Pensar quais são as diferentes propostas que os filmes, fa... as diferentes propostas que os filmes fazem nesse sentido, mas eu queria propor esse primeiro eixo de conversa para a gente começar a investigar esse, esse gesto, né? esse gesto de olhar para o que é a história da colonização brasileira, como ela nos atravessa no presente, né? que é algo que desde o mais local, no caso do filme do Pedrinho, né? que é um filme muito focado em Fortaleza, o Pageú, mas, ao mesmo tempo, é uma fortaleza que está ali, portuguesa, holandesa, atravessada pela escravidão, né? atravessada pela especulação imobiliária. Você tem uma espécie de cruzamento temporal desse projeto colonial que atravessa o presente. Né? E isso acontece de maneiras muito diferentes, mas eu diria que nos quatro filmes que a gente está conversando sobre aqui. Então, pensei em começar passando para o Caetano, que foi a origem da, da ideia de, de fazer essa conversa entre nós aqui hoje, pra, já passando um pouco essa bola, desse gesto né, de se debruçar sobre, sobre um passado que é presente, né e per permanece entre nós. É, acho que provavelmente esse tenha sido interessante você começar por aí, a gente não tinha conversado né, sobre por onde começaríamos, e para mim é, é, me parece muito interessante começar por aí porque acho que foi meu primeiro impulso vendo esses filmes. É, eu já tinha visto a Morte Branca, do Terceiro Negro e aí depois eu quando eu vi o Pagu eu escrevi para o Pedro. O Rodrigo eu não conhecia, não conheço pessoalmente, conheço o filme que me me encantou muito. É, e uma entrevista muito incrível que ele deu é, na, na revista Cinética. Recomendo a leitura, acho que é uma entrevista com Juliano Gomes, que eu acho muito boa em muitos sentidos. E aí eu vi o Pajeú e escrevi para o Pedro logo que eu vi, é, falando, ah, e eu sabia que o Pedro tinha assistido Todos os Mortos também, eu falei, ah Pedro, são filmes muito diferentes, mas uma das coisas que me... É, ocorreu vendo filme, é que são filmes que de alguma maneira estão tentando lidar com, com alguns elementos parecidos, e acho que muito nesse sentido, né, de uma... de, de pensar nessa nessa camada da história impregnada num presente que tenta escondê-la, que eu acho que é um uma coisa muito perceptível no Brasil, nas cidades brasileiras. Acho que acho que esses dois filmes são os filmes que falam mais diretamente né, de cidades específicas. A AGU é muito sobre Fortaleza e acho que Todos os Mortos é muito sobre São Paulo. Mas eu acho que são coisas é, que têm a ver com uma postura brasileira em relação à própria história. É, e acho, quando eu vi o filme do Pedro, eu senti isso, esse gesto de escavar essa história, né? Na, na, na camada do, do presente. E acho que isso é, é, tem muito a ver com, com o filme do Rodrigo também. E aí, depois, eu vi o filme da Paula, umas semanas depois, é, e tive a mesma sensação de novo e, e com essa surpresa, assim porque eu acho que são quatro filmes realmente muito diferentes é, no, né, no que propõe de linguagem, na, de, no tipo de construção, no... Mas, de novo, eu senti muito claramente esse, essa discussão muito forte. É, e aí eu escrevi para a Paula, falando, ah quando eu vi o Pajeú, escrevi a mesma coisa para o Pedro. Tomara que alguém algum dia olhe para esses filmes em conjunto. Acho que daria para pensá-los em conjunto de um jeito interessante. A Paula imediatamente falou, vamos fazer uma, conversa, vamos fazer uma live... Foi escrever agora para o Fábio convidar o Fábio para mediar. A minha, a minha proposta era tomara que alguém algum dia olhe para isso e a Paula. O que, é que você está falando? Vamos, vamos fazer isso. É. E foi muito bom, porque acho que deu uma movimentada imediata. Ela que sugeriu. É engraçado porque eu, quando falei com a Paula, não falei é, da morte branca do Feiticeiro Negro. E ela, antes de ver meu filme ainda, falou: Ah, acho que eu. Podíamos chamar o, o Rodrigo também, e eu falei, nossa, <risos> totalmente. Enfim, e aí se formou esse desenho. Só queria comentar uma coisa engraçada, porque você, você cita essa frase específica né, do, do Todos os Mortos, eu acho que ela isolada faz bastante sentido, mas ela dentro do filme é, é uma frase muito complicada, né porque é essa mulher... Branca, falando para o Menino Negro, em 1899, né, que é que se passa falando, a polca veio da Europa, um dia iremos juntos para lá e, e, vo e você conhecerá a origem de tudo. Então é justamente um discurso de que a origem de tudo está na Europa para essa personagem, né e ela falando para uma pessoa é, ligada totalmente à outra origem de tudo a outras possíveis origens de tudo. É, então, também é interessante você você ter usado essa frase, que é uma frase... É, eu acho que isso já, já já problematiza também o que eu acho bom, sabe? É, porque que origem, como como definir uma origem de tudo, né? É, e o que significa, um, existe uma origem de tudo, é, e como olhar para a ideia de origem. É, e eu acho que os quatro filmes é, fazem fazem um gesto que tem a ver com isso, e o conjunto desses quatro filmes e de outros filmes que estão sendo feitos, mas pensando aqui nos quatro filmes que estão em conversa, eu acho que são quatro filmes que buscam esse gesto de maneiras muito diferentes e que em conjunto mostram a, a complexidade da ideia desse gesto, né, de uma busca, de uma possível busca de origem para as coisas. Com essa ideia e acho que os quatro, com essa ideia muito forte das camadas de, das camadas de tempo e de história em, em, entrelaçadas e, e, e presentes, né, é, quase de maneira tátil presentes na, na, na tessitura do, do tempo presente. Não, essa, essa, é muito interessante você apontar essa questão da origem, porque uma coisa que me remeteu enquanto eu assisti essa cena do filme, e eu acho que isso conecta com os outros três filmes também, uma vez estava numa aula com um, um filósofo e poeta, Fred Moten, aqui dos Estados Unidos, que é um grande pensador de cultura negra nos Estados Unidos, e era é uma aula sobre carnaval e o carnavalesco, e, enfim, chegamos à conclusão de que várias práticas do que ali se determinava como práticas pagãs ligadas ao carnaval, né? Para usar um termo temporário e provisório, que é só para a gente poder deixar de usar daqui a 30 segundos, né? estavam também obviamente presentes na cultura europeia em várias em várias medidas e que essa diferenciação entre o que era pagão e o que era religioso era uma diferenciação colonial e o Fred Morton falou uma frase ótima ele falou ué mas é claro os europeus também são indígenas né a gente a gente tende a apagar essa essa ideia de que a cultura europeia ela tem um enraizamento né que local no fim das contas né que está ligado a uma espécie a uma experiência de território né e de que, quando você traz isso para o filme, a polca também está conectada a um outro tipo de música, né? é um outro tipo de música que remete à polca, então tem uma certa comunicação rítmica dentro do filme que evoca essa história europeia, né? e que ela toma como universal, mas isso, de alguma forma, já espelha é, um próprio, uma própria questão do filme, né de, de dois cineastas brancos estarem contando essa histórias dois cineastas falando da perspectiva de São Paulo ali, é, é, como, como que isso vai se traduzir? Né? É uma espécie de, de espelhamento de um certo de uma certa questão que o filme está lidando na própria maneira de encenar. E, e eu acho que os outros três filmes têm questões parecidas com isso, né? porque é, no, no Luz nos trópicos, por exemplo, é, é, é isso: né? o Hudson de Nova York vai dar no Xingu, tem uma tem uma espécie de fluxo né? que atravessa essas experiências e que, ao mesmo tempo, ele tem algo de muito específico e localizado geograficamente, mas ele também transborda, né? Ele, ele aponta para uma espécie de outra, de outra possibilidade de experiência que, que também problematiza é, é, o enraizamento, né? Essa, essa ideia própria de enraizamento. Sim. Então, talvez seja interessante passar para a Paula que... Eu sei que Sim. o filme dela tem uma origem é, muito diferente. né? O um, um, um filme começou pra, pensando a, a origem da fotografia e chega, me parece, de fato ele me parece chegar, como se fosse o destino dele, nesse atravessamento colonial, mas que chega também muito por parte de um processo prático seu de filmagem, até onde eu acompanhei na, na época de você estar circulando pelos Estados Unidos e Brasil e querendo retornar para comunidades indígenas, né? você já tinha feito o AK muito tempo antes, mas essas, essas questões como que afloram no filme de uma maneira que me parece um pouco de dentro para fora do próprio processo. Então, talvez seja interessante te ouvir, é, como que você chega no, no problema da experiência colonial né, no seu filme? Bom, depois que eu li a crítica maravilhosa do Vitor Guimarães, cara, minha cabeça deu um nó, porque eu sinto que o filme, ele, no fundo, é, se torna espilhaços, ele se... ele é bombardeado no final, ele se torna fragmentos e, e dessa experiência, né, e eu sinto que ah, eu não saberia, acho que são, eu acho que é um filme rizomático, eu poderia começar a falar sobre esse projeto de vários, assim, vários pontos de vista, acho que é um projeto que se articula, seus primórdios se articulou muito mais ligado ao universo visual, né? da, como você bem disse, da própria escrita da luz, né? dessas percepções já desse olhar europeu, desse olhar estrangeiro, desse embate entre a luz europeia, porque no começo seria o, o, a expedição de Langsdorff que estaria com uma série de expedicionários que vinham da Rússia, da Alemanha e franceses, né? Então, é só pegar, eu não vou ficar falando da Expedição Langsdorff, é só pegar um livro e ler. Então, tem os diários do Langsdorff, os diários do... Eu detesto falar da origem, porque a origem é uma e os filmes se tornam isso, uma espécie de... Né? Ele, ele, ele deixa de existir a um certo momento, eu demoro um tempão para construir uma uma narrativa fake, eu estava falando do, do Leo, com o Léo agora sobre isso, é uma espécie, a segunda parte que tem sido comentada, é uma espécie de uma, uma narrativa fake, é como criar uma dramaturgia totalmente ilusória, mas, no fundo, esses personagens nisso, eu acho que esses personagens já estão, são espectros, estão mortos, existe, eles estão em movimento, eles estão em movimento por esses rios, mas parece que é um movimento que, que é como, como circular, que é como um, um, é um movimento, é, como se fosse um redemoinho, isso, um redemoinho. Então, é, a minha percepção é que essa tentativa que as pessoas tentam encontrar nessa dramaturgia, uma certa linha é, dramatúrgica nessa parte, é, me parece que é, ela tem um ela se torna outra coisa, né, eu acho que no fundo é mais um, um, um lugar de mobilismo, né, onde os corpos estão em movimento nesses rios, mas existe já um pensamento, é, digamos, é, que ficou congelado no tempo, que, que, que já é morto, por isso que eu tenho a sensação que nesse momento esses personagens já são já estão numa categoria de fantasmagórica assim é um pensamento que não que não que não avança né eles inclusive tem é, os diálogos que são os diálogos que se repetem ao, ao longo do filme né que são diálogos um pouco esvaziados de sentido inclusive é, também tem até idiomas inventados, né? Então, eu, eu sinto que essa questão do colonialismo, ela é evidente, mas ela é perpassada por outro, por outro tipo de narrativa, ela, ela se mantém, é, ela tá aí, mas ela não acontece de uma maneira é, explícita, entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que ela permeia todo o filme, permeia todo o filme, mas não é de uma maneira explícita. Acho que é um pouco secreta. Tem muita coisa no filme ainda, subterrânea, que pode ser descoberta. E tem um, eu acho que todo filme, pelo menos meus filmes, sempre tem dois filmes, como aqueles rios... Não tem os rios que vão por cima? os rios flutuantes, eu sinto que é um pouco isso, que é um filme que tem é, essas correntes, esses fluxos de água secretos que permeiam todo o filme, e eu não tenho um distanciamento assim, de dizer o que, que esse projeto é de uma maneira muito racional, justamente essa, essa linguagem racional parte muito de um espírito eurocêntrico, de uma relação com a escrita que a gente foi se acostumando através de uma tradição cinematográfica né, que permeou quase mais de um século, né, que é essa relação uh, causa e efeito. E eu acho que esse filme ele transita por outros espaços que não são explícitos, mas... Sim, estivemos com, com, em Nova York, inclusive, a procura desses espaços habitados por, por, por, por, por, por, por, por é, nações indígenas, porque Nova York, se você perneia a cidade, parte das, dos. Lanepes, La, La, Não? Lanepis? Lanepis. é, não sei como se pronuncia. É, fala, como se pronuncia? Lenapes. Não, exatamente. Lenapes, né? é, é, eram os é, indígenas originais. Assim, então, dos Lenapes. Então. É enfim, e, e houve toda uma pesquisa, ou seja, a questão é um filme que trabalha essa reconexão, né? não necessariamente com essa visão etnográfica, purista e, e tal. Eu, eu tive uma... uma uma experiência, obviamente, no Xingu, quando foi meu primeiro longa-metragem, que foi extremamente importante na minha vida, assim, na minha vida mesmo, né? Mudou. Eu estava indo para um lado e, e... me jogou para outro espaço. Inclusive, foi o que me deu certeza que eu queria fazer cinema, né? E, e, e esse tempo que eu passei lá na aldeia Camaiurá, é isso, pessoal, é um é um, é um, não é trabalho de campo, como faria um etnógrafo tal, um trabalho distanciado, né? Até porque quando você lê os textos do Lévi-Strauss, você per, per, percebe esse distanciamento crítico entre aquilo que se é observado e aquilo aquilo que se anota e aquilo que é depois bom, se torna não um estruturalismo a partir da sua estadia lá na na aldeia Bororo ele cria os mas a relação comigo por não ser uma etnógrafa nenhuma mas uma artista uma pessoa vinda do mundo das artes e das de, de outra escrita minha relação se deu a outro nível então por exemplo o Aká, não é um documentário tradicional. Mesmo assim, ele se antecedeu a um, uma coisa que agora todo mundo tem feito. Ele já é um filme assumidamente, que fala, que, é, que só se fala Kamayurá durante o filme todo, onde não tem nenhum branco no filme aparecendo. Então, eu já nesse momento, há 30 e poucos anos atrás, tomei algum tipo, alguma série de decisões que me levavam com alguma segurança a decisões que eu tomei nesse projeto do Luz nos Trópicos. Ou seja, não é uma coisa casual, eu não estou é, indo para os lugares assim, fazendo locações, é algo que, que, que é, é, é muito mais profundo, né? um modo de estar no mundo, é uma filosofia, é uma espécie de conexão e nesse momento eu fico pensando, como é que você faz um filme desses do nos Trópicos, com essa ambição assim, essa estratégia e tudo, cara, tem que ter uma... Hoje em dia eu já estou longe, já estou me vendo à distância, eu falo, mas essa Paula já não é a Paula que está sentada aqui falando. Não sei se eu teria, é uma conexão, não é uma coisa que eu posso traduzir assim, num pensamento crítico, elaborado, tal, tal e tal, do que eu acho e penso do mundo. Eu não sou socióloga, não é um uma outro tipo de conexão, uma conexão que acontece no tempo e no espaço e que você sente aquilo como uma prioridade, você precisa filmar e desse jeito, como diz o Vitor, depois para estilhaçar tudo, bombardear toda essa obra por dentro, e, e você fica assim, fazendo esse filme, quando chega nas três horas e pouco, aí eu... Né, eu, eu ele botou assim, né, que... O, no Org, o Espinosa encontrou o Gui. Aliás, eu vi o Org lá no Festival de Veneza, ao vivo, quando a gente foi apresentar o Idade da Terra. Mas é isso, eu já tenho uma experiência, uma experiência que é intraduzível. Minha experiência no Idade da Terra, eu não vejo essas conexões, mas está no meu corpo. Então, eu acredito que isso vai se traduzindo a experiência da vida ela é fundamental. A experiência, a experiência da experiência, né? a experiência da experiência, a imagem da imagem, a memória da memória, entendeu? Isso vai criando uma possibilidade muito mais, que, que não é ter passado por esses, por esses laboratórios de escrita, de, de roteiro, mas é isso, é, é, é esse fato de eu ter ido lá aí você conecta, eu falei, lá no Xingu, estado dois meses filmando em película com os e já existia a mise en scène naquele filme, no AK, né? e vou só terminar, e depois, antes disso, eu estava lá no, em Veneza, vendo dois filmes e trabalhei no Idade da Terra, então, essa experiência de vida e na construção desse espécie de memória coletiva do imaginário, digamos, eu, eu tive, então isso é intraduzível, isso não, dá, não pode se materializar num, num, assim, sim, numa teoria, entendeu? E terminou no, no filme do Luz nos Trópicos, né? não sei se fui muito... Objetiva? É, eu, comigo muito é muito mais difícil. mais que você encontrar, se dá crédito. Muito você. difícil você encontrar essa objetividade comigo, porque eu não vou falar nada, nada do que vocês querem que eu fale. Eu vou falar tudo do meu jeito, mas você vou, chegar, lugares, maioria, tangencial, vou <risos> chegar tangencialmente nos lugares. E vocês têm que ter paciência por, essa, por esse tempo de vida. Não, vocês estão todos conectados. Eu, comigo a relação é a desconexão, me deixar levar, me deixar levar, me deixar conectar pelo inconsciente, cara. Eu acredito nisso. Acredito que as coisas são permeadas por algo intangível, secreto, misterioso. Né? Eu, eu sou colombiana, sou russa também, sou brasileira. Enfim, eu sou uma mistura de muitas coisas, nós somos. E é isso, é a memória da memória da memória, o corpo que transita por esses espaços e que está em permanente é, transformação. Eu não, isso que eu digo é verdade, eu não sou a mesma Paula que quando fez o filme. Talvez eu falei, mas essa mulher é meio maluca, foi até lá, fez isso depois rasgou o filme, fez pedacinhos, pá, não quero nada, entendeu? É, é isso, então é por aí. Tá muito estranho, depois você então, se diz... Fala, você é das melhores teóricas da intuição que eu conheço, tanto no seu trabalho fílmico, quanto quando você fala sobre. É, é muito mais claro do que eu acho que você... Você se dá crédito por si. Um camarão, cara, que está muito quente. <risos> Tem muitas, eu peguei Ótimo. muitas palavras que podiam, podiam me levar ao PGU. Obviamente a gente já está falando de rios subterrâneos ou não, e eu acho que essa ideia do dos rios mais ou muito menos grande. subterrâneos e tudo é, é uma ideia ótima para pensar o que, que é isso que perpassa todos esses filmes, né, que a gente está lidando. Mas antes disso eu queria é jogar para o Rodrigo, porque Paula começou falando de estilhaços e de espectros, né? E, e me parece que esse é um ponto de partida do, do seu filme, né? Uma espécie de composição a partir, inclusive, de materiais, né? Espectrais e estilhaçados. Então, eu queria te ouvir um pouco de como foi essa, essa conversa com esses fantasmas, né? Com, com fantasmas presentes, vivos, que caminham, como no filme do Caetano e do Marco, né? Que estão aqui entre nós e também como como no filme do, do Pedrinho e no filme da Paula. Todos os filmes têm um pouco essa dimensão de maneiras diferentes. Né? Totalmente, totalmente. Assim. E Bom, de início, eu estava num lugar de escuta privilegiado, assim, né, que é sempre muito bom ouvir, ouvir a Paula, assim, é muito, muito legal, assim, traz sempre boas... Né, repercute bem assim, na cabeça. Mas a, a morte branca surge, né, como eu tenho dito, desse, desse, desse certo incômodo assim, né? Existe um, um incômodo latente, assim, uh, de algum modo, inevitavelmente a partir de, de mim, assim, de, de um lugar de, de, de ser negro no, no Brasil e as formas que se, que se busca para recuperar né, identidades mutiladas, né? A ancestralidade, que até está presente nos, nos demais filmes também né? essa busca por por identidade pela ancestralidade das coisas assim e o que e o vetor inicial do, da morte branca do feiticeiro negro parte tanto dessa desse interesse por, por linguagens né cinematográficas assim de como como você puxar corda assim né como você a forma de você fazer um, um cinema documental mais mas, não sei, eu diria, ousado ou radical ao seu modo, assim, para tratar da, do tema da escravidão e do racismo, assim, né? Porque, de, de início, para mim, eu não, não tinha o menor interesse de, de ter um, um tratamento mais convencional, ou tradicional, ou expositivo, assim, para para falar sobre isso, assim, né? eu Acho que o, o cinema, a arte como um todo, nos traz uma possibilidade enorme para estar tá, tá usando e... e os, os mais diversos dispositivos assim, né, para que para que passe só mensagem, para que se face, faça faça um, um cinema mais, sei lá, que, que vá para quem que, que, que entre nas entranhas assim, saca? E, e a sensação, por exemplo, eu tive vendo o Luz assim, né, na maior expectativa para assistir, que, que, que tem todo uma, uma sinestesia absurda assim, né, uma, uma coisa sinestésica mesmo, assim tal, que que eu procurei atingir na, no caso da Morte Branca, assim, né? De como pegar um, uma carta tão, tão rara e tão forte, né? De, de 1861 e desdobrar isso ao longo do filme, né? De qual, qual, qual a possibilidade de estar tá fazendo isso, assim, né? Porque eu acho que, naturalmente, na maioria das vezes se pensa em usar voiceover, né? De trazer um, um narrador para né se, se, se, se costurar a trama e tal mas de cara tinha tinha esse meu meu, meu incômodo ou algo que, que instigava para que pra, pra que radicalizasse na linguagem mesmo assim sabe eu acho que eu, eu, eu me coloco esses desafios de, de sair numa de sair de uma zona de conforto para levar independente do tema até que seja para levar para outros caminhos assim né que que traga né reflexão mas traga também um, uma certa sinestesia assim quando quando se assiste né e tal então, a, a, a procura, a busca, parte por aí, assim, de um, de um, de um tipo de, de cinema que, que sei lá, que, que, que passe sua mensagem por meios menos óbvios, assim, eu acho, que é algo que me, que me atrai e, e que agrada, assim. Tá? É muito interessante porque você, você parte na feitura do filme, da carta, esse é o primeiro material é, que, que dá origem ao filme para você, Rodrigo? De início, bar, é, para o filme? Sim. É, no fazer do filme, a carta, na verdade, chegou depois. assim. Foi ao longo da pesquisa que eu encontrei a carta. E isso é muito curioso, né, que, que tem essa coisa do encontrar, mas, é, por vezes, se, se pensa, até colegas já disseram, que, na verdade, parece que ela vem ao seu encontro assim né porque já tinha todo uma, uma um interesse temático e também um certo desejo assim de, de, de, de levar ou de tratar esse esse eu não acho outro objetivo mas é do incômodo mesmo assim saca e esse incômodo que está mais do que expresso na, na carta do Timóteo assim né? ela veio ela veio assim pensada assim de uma forma sei lá uma forma cósmica sei lá, e, e, e ela chegou ao longo do, da pesquisa, assim, ao né? então... longo. Ah, é, excelente, é, me faz pensar várias coisas nas quais eu, eu quero chegar depois, queria só jogar para o Pedrinho, porque o filme dele faz um trajeto muito curioso, né em que o começo, na verdade, é uma espécie de experiência mística, né? É, é... Poderíamos chamar de monstro, de criatura, né? esse, esse rio que virou uma entidade, uma ancestralidade. A gente pode dar vários nomes, né? e acho que o nome que cada um escolhe é, é, diz, diz respeito sobre a experiência que ele está tendo com o filme. Agora ele caminha para uma certa imanência, né? para uma certa busca concreta, cotidiana, e, e em que essa história permanece no espaço físico né? do rio e que, ao mesmo tempo, o filme faz essa trajetória do que seria quase um, um filme de horror para algo muito é, perto de um documentário, né? de, de, de quem está incorporando... Documentário aqui eu estou usando entre muitas aspas. Né? Quando eu escrevi sobre o filme, eu citei Iracema, por exemplo, do Jorge Bodansky e Orlando Senna, de como joga com o um documentário dentro da ficção e vice-versa. Mas esse caminho para a imanência me parece um caminho muito curioso do filme, né? de, de ir do místico... Para o imanente e não, não um trajeto contrário. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Pedro. Massa. Primeiro, eu queria dizer da alegria que é poder estar dividindo aqui a conversa. É, acho que os três filmes que estão aqui acompanhando o PGU foram três filmes que conseguiram me dar uma experiência cinematográfica nesses momentos de festival online, de exibições online, né? Acho que são filmes que investem tanto na linguagem cinematográfica que conseguem é, extrapolar ou até explodir, seja a tela do celular, do computador, da TV, e a experiência de ver eles, é, seja onde for, é uma experiência de cinema. Né? Então, fiquei muito feliz de estar com o Pageu junto desses outros três filmes. E falando, a gente queria falar de um, de um rio que não existe mais, né? de um rio que desapareceu, de um rio que foi muito importante para Fortaleza existir, mas que Fortaleza existir também foi o começo do desaparecimento desse rio. E com o crescimento de Fortaleza, esse riacho foi desaparecendo. E aí, para mim, quando eu era mais jovem, criança, e ouvia falar desse rio que desapareceu, de um rio que não existe mais, para mim sempre me veio uma ideia meio fantasmagórica, assim de algo que desapareceu, um fantasma. Era um fantasma da cidade ali, algo que tinha uma importância, mas não existia mais. Mas, na verdade, esse fantasma de vez em quando vinha à tona, que era quando chovia e ele alaga a parte da cidade da qual ele faz parte. E aí também isso na minha cabeça sempre me veio muito a ideia desse riacho que surge com a chuva, que me vinha também uma sensação de filme de terror, de certa forma, porque parecia assim, me vinha essa imagem de uma mão saindo de dentro da terra, como nesses filmes de zumbi, assim, o riacho saindo de dentro da terra, mas como também parecia para mim que era, um, que era um pedido de ajuda. Assim. Parecia que era aquele riacho soterrado, aquele riacho enterrado pedindo ajuda, dizendo eu existo, por favor, estou aqui, não esqueçam de mim. Então o filme nasce muito dessa vontade, então sempre teve um caráter é, de mistério, de, de terror junto com a minha relação com esse rio como também eu acho que no momento em que o filme foi feito assim dentro do contexto que o Brasil estava vivendo é, parece que tudo estava meio impregnado com terror assim é, acho que qualquer coisa que iria se fazer acabaria se contaminando um pouco com o clima de terror porque acho que era o clima que estava em todo mundo assim que estava contaminando todo mundo e aí é muito interessante ver esses filmes juntos né esses filmes que, de maneira muito diferente, estão, de certa forma, indo buscar no passado alguma resposta ou buscar perguntas no passado. É, talvez se perguntando como chegamos até aqui, ou talvez perguntando como nunca saímos do, do horror que foi nossa origem. E que aí eu fico me perguntando assim, como que é, esse tipo de inquietação que parece que moveu todos esses filmes, acaba aparecendo presente, aí os filmes são um exemplo disso, de maneira tão distinta, tão diferente, em lugares diferentes, em propostas diferentes, projetos diferentes. E eu acho que talvez quando a gente passou pelo golpe, eleição de Bolsonaro, tudo isso, talvez a gente tenha que se questionar do é, que país é esse mesmo que a gente vive, talvez a gente tivesse algumas certezas do que era o Brasil, e de repente essas certezas foram todas implodidas, porque acho que coisas que a gente não imaginava aconteceram, coisas que pareciam que tinham sido superadas não foram, voltaram à tona. Então talvez esse esse movimento de se perguntar, de ir atrás do passado para tentar entender alguma coisa do presente, talvez tenha a ver com essa desorientação total que a gente está vivendo, assim um certo esse certo caos de não saber mais quem quem quem é nosso vizinho quem é quem é que está do nosso lado saber quem que país é esse mesmo né eu acho que a gente chegou nesse momento de se perguntar então acho muito forte que esses filmes de maneira muito diferentes como eu falei em lugares diferentes eu acho que isso diz muito também do momento do cinema brasileiro da do, da efervescência de produção do cinema brasileiro né e que é um, uma coisa paradoxal, porque estamos nesse momento de efervescência, filmes diversos feitos com um mecanismos de produções diferentes e achando seu lugar de existir, mas com total imprevisibilidade do que é o futuro, né do que será o futuro, de como esse cinema, como a gente vai sobreviver ao futuro. Então é muito legal que esses filmes que foram pesquisar o passado de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, eles não vão pesquisar o passado de forma horizontal, de forma retilínea, porque parece que pesquisar o passado agora tem que ser uma coisa é, cheia de, de riscos, parece que é uma coisa cheia de acidentes, é, não dá para ter uma visão muito única, tem que, ser, tem que estar aberto para tentar entender, não é uma coisa muito óbvia, né? Então assim é isso, acho que é muito interessante poder juntar esses filmes, tentar entender tanto o é, tanto que eles têm de em comum nesse sentido de, de talvez a inquietação que está que neles partam do, do, do mesmo lugar, mas também entender as diferenças dele, como é importante para um país tão grande, tão diverso, tão múltiplo como o Brasil, poder ter uma produção de filmes também tão múltiplas, tão diversas, tão grande, como a gente está tendo agora. Excelente, Pedrinho. Me lembrei de duas, duas frases é, enquanto você falava. Uma frase é a frase do Milô Fernandes, muito famosa, né, de que o Brasil tem um longo pela frente, me parece que esse é um paradoxo temporal que os filmes, de alguma forma, encontram, né? Na hora de ir para frente, se colocar diante do, do, do imprevisível, esse passado de alguma forma volta, né? É como se, como você disse, como se a gente não tivesse, talvez não tivesse saído deles. E a outra foi uma vez, coisa de uns quatro anos atrás, conversando com nosso querido Geraldo Sarno, grande cineasta, que tem um filme que podia estar aqui conversando com a gente hoje, que é o Sertânia, né? Com questões que eu acho que também se comunicam e ele me falou que para explicar o Brasil hoje só dois gêneros, o horror e a comédia. Isso deve ter sido mais ou menos em 2016. É, então, me lembrei de quando você falou que encontrou o horror como uma espécie de, de gênero inevitável da crônica social brasileira. É, me lembrei dessa frase de, frase de Geraldo. É, muito interessante que o Rodrigo e Paula trouxeram questões formais, né? e eu acho que, é, tanto no caso do... do do Pajéu, como de Todos os Mortos, que são filmes que se aproximam mais de uma, de uma dramaturgia que flerta com um cinema mais clássico, e eu estou usando isso tudo em muitas aspas, né? é, existe, existe dentro dos filmes várias coisas que emperram uma espécie de engrenagem narrativa. Né? No caso do... do, do do do Pajéu, eu já mencionei como esse documentário se, vai se infiltrando dentro daquela ficção, né, e, e outros filmes de ficção também parecem se infiltrando ali dentro do, né, no karaokê, e no, no, no Todos os Mortos, é, acho que tem vários gêneros que estão também é, é, flertando com o filme, mas você também tem uma espécie de presente avassalador que que toma aquele filme de época, muito embora as cartelas nos digam que esse, esse filme não é um filme do presente, né? esse é um filme de época. Mas aí temos São Paulo, temos os carros, temos, o, né, temos uma espécie de, de tempo é, múltiplo, né? é como se existisse uma espécie de um tempo dentro, dentro de outro tempo, como o Caetano estava falando desde o começo. Mas fico curioso porque, obviamente, a, a, o que a gente entende como uma linguagem narrativa de cinema, ela também tem uma origem histórica, né? ela também tem uma, um enraizamento local e, e, e dentro dos processos de convívio com isso, há também uma relação colonial. Né? Na nossa paixão pelo cinema narrativo a, e o desejo de fazer cinema narrativo, existe também uma, uma troca colonial. Então, eu fico muito curioso de entender do Caetano como foram esses, esse mecanismo de atração e repulsa pelo... pelo pelo clássico narrativo, para usar um termo bastante pomposo de propósito, né? Dentro da construção do de Todos os mortos, é, é, acho que eu e o Marco, bom, primeiro eu e o Marco temos bastante interesse num, num cinema narrativo também, né? É, é parte da nossa pesquisa dos dois separadamente, de diferentes maneiras e acho que na nossa união isso é uma coisa que aproximava também parte, né, parte das nossas pesquisas individuais que, que, que confluía nessa pesquisa conjunta, é um pensamento em torno do... não só do cinema narrativo, mas de uma dramaturgia é, também da, na, na nossa relação com o teatro, né? De, de, de um pensamento dramatúrgico... É, e que no Brasil não é uma novela, né? É... Que, assim, é, a gente tem uma tradição né, forte, narrativa, muito popular né, dentro das novelas. Sim. É, e, que, e que tem uma tradição né, de, da novela de época, inclusive, e, e de certo retrato, é, menos talvez não tanto desse período específico do filme, né? Esse meio ali que também é algo que nos interessava, essa esse momento da passagem entre o, o Brasil oficialmente escravista e o Brasil é, não oficialmente escravista, que é o que se seguiu. Mas enfim, mas o Brasil escravista tem uma tradição de um certo tipo, né? De representação. É, no, no, na dramaturgia popular brasileira, popular no sentido de alcance, por exemplo, né? na, nas novelas ou no, no universo de cinema mais comercial. É, mas tem, por, por exemplo, nessa no, nesse nosso interesse por dramaturgia, acho que dois pilares para nós dois, assim... É, na, na origem dos nossos interesses com o teatro, por exemplo, são o Tchekhov e o Brecht. É... E o, o Tchekhov pega um... Ele pega o drama burguês e dá uma torcida, né? Sob uma... Eu a... Acho que dá para ler o Tchekhov muito tradicionalmente, acho que muitas vezes ele é lido... É hoje em dia é como um pilar muito tradicional do teatro mas quando o Tchekov, é, no no momento da, da, da vida do Tchekov, a, a, a dramaturgia dele demorou muito a ser entendida né porque ele a estrutura dramaturgica que ele propunha se, se aparentava com, com o drama burguês mas já dava um né? já, já já questionava aquilo na própria forma é, na construção de personagem, na, na estrutura, no tipo de coisa que ele discutia, é, no caráter discursivo ideológico que se formava, filosófico mesmo, que se formava a partir da dramaturgia dele e o Brecht que vem depois é, implodir muito disso, né? Mas também mantendo um interesse pela pela narrativa e, e por certas estruturas do do teatro, da dramaturgia tradicional, mas colocando sempre a linguagem em questão e colocando sempre o espectador como construtor da cena enquanto a cena se dá, que acho que são coisas que nos interessam muito. É... Mas também acho que... A gente a gente pensava nessas nessas questões quando a gente começou a discutir o filme, e nessas possíveis referências. É... Mas sempre nos interessava pensar em referências que justamente faziam, colocavam a representação em, em, em, em xeque, de certa maneira. Né? Um filme que nós dois amamos muito, e que é uma referência para esse filme, sem dúvida, é o Amélia, da Ana Carolina, que é um filme que eu acho estranhamente pouco discutido e um pouco esquecido, não sei, não, não não não sinto ele tão presente nos imaginários, mas eu acho um filme, eu e o Marco também, é um filme que a gente, desde que viu pela primeira vez, acho, acho que é de 2000, Amélia, não sei, era a gente estava começando a estudar cinema na USP, juntos, e a gente viu esse filme na época e se apaixonou, e é um filme que, que a gente discutiu muito, é, muitas vezes na nossa vida, é e que é, essa, é justamente, esse, né, Amélia, muito esse embate entre um, a Sara Bernard vindo ao Brasil, representando um ideal da, da encenação burguesa europeia, é, e ela em conflito com, com, com o que a Miriam Muniz representa ali, né, é, no, não só... Isso é isso, isso não está só no roteiro, nesse encontro entre a grande atriz francesa e os e as as caipiras brasileiras que ela que ela encontra, mas no totalmente no, no no campo da interpretação do elenco. E eu acho isso muito potente no filme, né? O que é aquela atriz francesa? Eu não lembro o nome da atriz, que faz a Sarah Bernard, mas que é uma atriz da comédie française, uma grande atriz de teatro francês, em embate direto com Miriam Muniz, com, com, essa, com essa força interpretativa né, da Miriam Muniz, que é muito específica e muito brasileira, e muito... Enfim, são, são coisas que operam em regras diferentes no mesmo filme, e isso nos interessava muito. Acho que era um, era um tipo de coisa que que desde o início nos parecia fundamental para esse filme, para o tipo de filme que nos interessava fazer e para o tipo de discussão que a gente queria que estivesse na própria tessitura cinematográfica mesmo do filme, não só como discussão né, é, intelectual, discussão racional, é, que a gente queria que o filme é, trouxesse, mas a gente queria que na própria linguagem, o filme fosse impregnado por essas discussões, de uma maneira sensorial, de uma maneira, né, numa relação também não racional com, com quem assiste o filme. Então, nos interessava justamente friccionar o tempo todo é, essas, essas camadas de construção do filme narrativo, essas camadas de construção do filme de época, essas camadas de de, de tipos de interpretação dos atores. É, então, para a gente era fundamental que o filme fosse o tempo todo é, essa, essa fricção e essa instabilidade, essa, enfim, é isso, que o filme passasse, colocasse em conflito a própria linguagem, ou as próprias linguagens possíveis ali dentro. É, então, em termos de clima, de gênero, em termos de, de, do que se vê e do que se ouve, né? a camada sonora também foi sempre muito pensada. É... Então, é, acho que isso foi o que nos conduziu na construção de como, como, como dar ao corpo do filme, desse filme que é narrativo, que segue e que se aproxima de certos modelos. É... Como isso nunca ser plenamente... Nada disso é acabado no filme. Tudo tem pontas uhum. soltas, tudo, tudo é questionado enquanto acontece, de certa maneira. É, inclusive, tem uma operação muito curiosa de identificação no filme, né? porque eu... O meu a minha sensação de identificação, primeiro, de alguma sanidade naquele ambiente é, branco e absolutamente é, adoecido pelo projeto colonial, é, ela é radicalmente transformada ao longo da, do filme. né As as possíveis âncoras de identificação que eu vou criando ao longo do filme dentro daquela casa, elas se voltam contra mim o tempo todo como espectador. Né? o que é muito interessante, como uma espécie de perversidade do, do mecanismo de identificação do cinema narrativo né? que, que o filme está trabalhando. É, agora, eu, eu coloquei no narrativo mais em relação ao Pajéu e, e ao filme do Caetano, mas, obviamente, Paula e Rodrigo também trabalham com, com elementos de cinema narrativo e de dramaturgia dentro. Né? Eu acho que essa é uma divisão falsa, enfim, não é uma divisão. Né? Estou falando um pouco de diferentes modalidades e gradações é, dessas relações. Mas antes de eu passar, jogar para a Paula, eu queria muito deixar também que vocês façam perguntas uns aos outros aqui. Eu tô, estou tô como convidado de honra, viu? Comentários uns sobre os filmes não, dos outros. Eu eu não estou queria... aqui como índico da casa. Ah, eu queria muito ouvir o Rodrigo. Não tem que passar primeiro para mim, não tem uma ordem. Acho que o Rodrigo então vai vamos... falar agora. Acho que ele... É... Acho assim é curioso né porque estamos com um filme de quatro horas e meia e um filme de dez minutos e outros filmes é, mais, é, mais menores mas longos é duas horas do o um, um, um, todos os mortos e fazer duas horas do é uma hora e quarenta né? uma hora e 15, quinze né Exato, é, porque eu já vi tanto filmes. Sim. sim, não, eu, eu, eu vi os dois com muita atenção. Mas, no caso do filme do Rodrigo, eu me faço essa reflexão de como um curta-metragem, assim, dez minutos, pode ter uma potência, assim, é uma flecha certeira, e ele ele vem, assim, para... Des colocar uma nova ordem no cinema brasileiro, de certa maneira, e isso não sou eu que falo, isso são as, as, as críticas, as, as, o que eu leio, assim, né, é, não é uma verdade absoluta, mas se pode dizer que o assim, fundo do Rodrigo, aqui os tempos é, reais de uma obra não implicam na uma vitalidade na sua força, às vezes fala, né? mas não é determinante, então é, acho que o filme do Rodrigo me interessa muito, porque é um filme extremamente sofisticado, ele trabalha justamente com esse tempo esse de 10 minutos, e eu acho muito difícil fazer filmes assim com essa intensidade e essa intenção tão precisos e tão certeiros, né? ele vai no, no coração da questão, e isso não, e isso através de uma forma também que difere do que a gente tem visto acontecer no cinema brasileiro, então eu... A palavra para o Rodrigo falar sobre isso. Que, que introdução, hein? Só tenho a agradecer, assim. Ai. E é muito curioso, né? Essa coisa do, do narrativo né, que, o, que o Fábio dizia, assim, que foi que realmente, apesar de ter essa tag do, do experimental, foi super pensado assim narrativamente, até mesmo de, de, de causar essa como se apresenta essa história né, para o filme porque desde o início eu tinha né, estabelecido né, a, a história eu tinha essa, essa decisão também de não apresentar pensando narrativamente o que, que será assistido né, pelo, pelo espectador assim de, de não, não temos aqui uma história que é tal né, que existe o timote e tal não é, é outro caminho que que, que foi pensado para se contar essa história assim né tanto que se apresenta o que se está assistindo só só o fim assim e, e é interessante ouvi-los assim todos o, o coisa que o que o, que o Pedro estava trazendo também do, do papel do horror né assim porque eu acho que até uma coisa que eu nunca disse publicamente assim mas uma uma das principais influências para para esse documentário é um filme de terror chamado Bigotem, que é do começo dos 90, assim que eu imaginei que, que, que era, era um tipo de, de atmosfera de, de horror que, que o filme deveria ter dentro desse, né, dessa, desse, desse do, do, do documental da obra e tal, mas que, que tinha que estar estabelecendo em termos de, de, de imagens, né, de sensações, uma, uma aura mais do que sinistra, assim, que pudesse representar o, o legítimo horror que foi o o período escravocrata brasileiro assim então né? então você pega tipo alguns elementos né de, de cinemas mais mais clássicos e mais né mais tradicionais assim e, e joga nesse nesse litificador assim né, das coisas e tal então e, e outra coisa que eu queria dizer em relação ao que a Paula né fala do certo distanciamento que eu aos poucos estou buscando também assim de da, da análise da obra assim porque é algo que que eu me entreguei tão totalmente assim a ela que tem uma, uma dificuldade enorme assim para análise sabe tipo ficou um corpo e um espírito completamente doado assim para isso que acho que até hoje aqui em casa a coitada da Júlia sofre um pouco assim ainda do, do, do que do que restou assim né da carcaça que restou de tudo isso assim tal então, né? mas enfim acho que é meio por aí assim mas você não acha que essa, essa experiência física ela é uma forma de, de, de articulação, né? Enfim, eu acho que a gente às vezes faz uma divisão entre a parte de cima do corpo, no caso, né? muito a cabeça, o intelectual, e o resto do corpo, que ela também é uma, é uma divisão europeia ocidental, né? É, é, o corpo como uma antena que está captando coisas e como uma forma própria de inteligência, né? É, é algo que eu, é, eu percebo muito bem articulado nos filmes de vocês e quando vocês falam é, sobre o filme também. Né? Então, queria só botar um pouco, é, uma, uma, um, um problema nessa, né? nessa, nessa espécie de divisão do que, que é um trabalho crítico, o que, que é um trabalho de criação, né? porque o trabalho de criação de vocês, é extremamente crítico. Né? É, é, é crítico sobre representação. Ele é... Agora, ele pode estar fazendo isso com o corpo, né? em vez de com a cabeça. Ele pode estar trabalhando, usando outras chaves, porque as ferramentas são um pouco outras. Mas, no teu caso, tem um arquivo. né? Eu acho que isso é um dado muito singular do seu filme. Paula estava falando de, de um divisor de águas, e eu acho que não é exagero, porque a gente tem, mesmo do que a gente chamaria dentro de cinema experimental, e se a gente quiser ser mais específico ainda no cinema negro experimental brasileiro né, atual, é, esse dado do arquivo me parece singular. A gente tem razoavelmente poucos cineastas que trabalharam com arquivo e com uma espécie de recolocação e reaproveitamento dos materiais e algo que perpassa os seus filmes, na verdade. Né? Não só na construção visual, mas também na construção sonora. do né, filme. É, mas... É, e tem essa, essa uma certa eu achei muito achei muito interessante assim quando quando eu conversei com o Juliano Gomes, né, para a entrevista da cinética, que ele trouxe um certo caráter da perguntando uma certa desobediência assim, sabe? Eu achei muito muito interessante assim essa essa essa provocação da parte dele assim, né? Porque o próprio uso do, do arquivo na Morte Branca foi tipo muito muito centrado na possibilidade de usar obras que tivessem domínio público, assim, né? E a partir delas buscar os corpos negros que ali estavam representados e o modo que, que assim era, né? E, e a partir disso tem todo esse processo que é de, de ressignificar as coisas, assim, sabe? Tipo, de, de, de querendo ou não, é, é, é, esses corpos na época já já já existia tipo uma, uma relação assimétrica assim de, de, de vida de status de presença né é, sempre esse registro do trabalho né seja numa uma plantação de algodão seja num, num trabalho né de, de de serviços né braçais né e aí quando você tipo desloca isso né você pega isso você usa o arquivo dessa desse modo, como eu me chamo de desobediente, assim, né, e passa por um, por um processo de ressignificação, você gera outra coisa, assim, né, você gera outra coisa, e, e, e tem isso, acho que tem um certo, um certo, uma certa malcriação, assim, de algum modo, né, tipo, de, sei lá, de ser, de ser, ser menos Halloween e mais saci, sabe, tipo, de uma coisa mais, mais sei lá, mais não sei, é o incômodo de, de tudo que você pega e, e sei lá, de, de, não sei, você, você refaz, você ressignifica, você joga para o outro lado, né? você, você inventa uma nova história, assim, e tal, né? Logicamente, sempre respeitando né, o, o, a ética das coisas, assim, né? Mas eu acho que passa por muito desse, desse, desses incômodos, assim, e como se se, se, se se processa de outros modos, assim, né? O que... No que, é, no, no que nos é dado, no, no que é ensinado, assim, então, acho que passa meio que por isso, assim. Não, isso é muito interessante, porque tem uma... Tem, enfim, existe essa reivindicação, né, no, no pensamento negro-americano, existe muito também de uma espécie de arqueologia afro-especulativa, né, de como a gente vai jogar contra um arquivo usando esse arquivo, um arquivo que sempre foi usado contra nós, né, como a gente consegue trabalhar esse material sem respeitar excessivamente esse material e recuperar de alguma forma as presenças. E uma coisa que eu fico pensando, pensando isso, vendo Luz nos Trópicos, penso isso vendo o filme do Pedrinho, é de que no subdesenvolvimento eu fico com a impressão de que toda arqueologia precisa ser afroespeculativa em alguma medida, porque é, é, um pouco, é um pouco como se, com, a, com as especificidades de, de cada experiência, é como se o Arquivo Brasil, de alguma forma, estivesse sempre jogando contra o Brasil. Né? E, e o Pedrinho filma uma expedição arqueológica né? no filme dele. É, isso é, é, é tema do filme. A Paula filma uma expedição arqueológica né? no filme dela. Você tem essa prospecção e, ao mesmo tempo, tem, tem esse, esse limite de o quanto essa documentação realmente pode revelar, né? o quanto ela pode dizer algo de fato sobre a experiência brasileira, então jogo isso para quem quiser quem quiser comentar nesse sentido. Ah, eu, eu ah. tenho uma coisa interessante para comentar. Eu acho que todos os filmes de alguma forma estão trabalhando com a noção de arquivo, né? É, seja como inspiração, seja como como dado mesmo dos filmes né? e como é, a relação que a gente tem com esse arquivo também é uma relação de dominação, né? O, o, por exemplo, no caso do Pajé, tem um dado muito, que é um dos inspiradores para o filme, que é uma questão que aconteceu aqui com os mapas. De como o mapa é um documento que às vezes a gente acha que é uma coisa inocente, uma coisa simplesmente técnica, mas os mapas são fortes meios de dominação, né? E, e aqui a foz do Riacho Pagéu, ela mudou de acordo com os mapas. Os mapas mais antigos, a foz é num canto, e nos mapas mais novos, a foz mudou para outro canto. E agora, a foz atual, que mudou com o tempo, é numa comunidade daqui, a comunidade do Poço da Draga. E, e existe uma lei, que eu não sei se é uma lei estadual, de que nas margens da foz de um riacho, tem que ter não sei quantos metros sem nenhuma edificação. Então, se especula que essa mudança da foz do riacho é para, de certa forma, remover uma comunidade que tem aqui na beira da praia, num canto que seria maravilhoso para construir vários arranha-céus, hotéis, resorts. Então, o próprio mapa, a simples mudança de um mapa que, às vezes, a gente pode começar encarando que foi um erro técnico, mas com o tempo esse erro técnico vai permanecendo e vira verdade, ninguém questiona o um mapa, né? Hoje em dia, é que, se você olhar no mapa, a foz do riacho é nesse canto, que não é o canto que era há 30 anos atrás. Então, como a ah, esses documentos, essas manipulações da história estão sendo feitas aí sorretariamente e que a longo prazo elas vão causando destruições, né? é como a especulação imobiliária, né? eles são muito calmos para fazer especulação imobiliária, eles demoram anos para conseguir remover uma comunidade, para conseguir desapropriar, para deixar o lugar às vezes mais violento, para poder fazer propaganda, de que aquele lugar, tem uma frase que usam muito aqui, que é revitalizar, né? que é difícil entender o que, é que significa isso então assim como esses mecanismos de dominação e de poder vão agindo às vezes sorrateiramente sem às vezes sem a gente perceber mas eles estão aí sempre atuando alguém quer fazer algum comentário sobre isso não quero ficar dirigindo tudo com perguntas também vocês... não a questão dos mapas é é um é um poder né que você tem de certa maneira da escrita desse pertencer de, de onde, de como é que são essas fronteiras, você tem essa, é, é, aí, né, microfísicas do poder, o cara que está lá fazendo o mapa é, pode, pode ocultar muitas coisas, né, e eu acho que são documentos importantíssimos que devem permear todo esse período né? Bom, da colonização. Né? E uma coisa que eu queria falar também é sobre a questão, por exemplo, da colonização espanhola e da portuguesa. Eu não sou historiadora, mas é interessante ver como colombiana ter essa percepção de como essa colonização espanhola, não vou entrar nesse tema porque seria muito grande, mas como ela foi tão feroz e tão violenta, porém, ela exterminou assim, né os maias, exterminou povos inteiros, né? os rincas, civilizações, e isso por toda a América Latina, então, é, voltando para os mapas, né? Como isso foi também... O é, que se tem de documento e tudo é... para essa reconstituição, e, e, e, enfim, que eu também me vejo nesse momento como uma mulher latino-americana, falando desde alguns pontos de partida, né? É, é, e tentando também reconectar esse filme com, com as Américas e reconectar o filme também até com uma certa tradição do cinema latino-americano, mas não conscientemente. Isso que eu falei antes, isso surge de uma maneira inconsciente mesmo, né, dessa espécie de, de fluxo, do que é, é, tudo é fluxo agora inconsciente e tal, mas sim, da... da de algum cinema que parece tão longínquo, mas que talvez eu fui uma pessoa que teve a experiência de viver uma experiência única, como foi a realização do, do, do Idade da Terra, entendeu? Que já tinha essa construção, que era um pouco assim, permeava várias regiões do Brasil. Eu só tive consciência quando o Felipe Furtado escreveu na crítica dele sobre isso, e aí eu fiquei pensando, eu tenho uma relação com a crítica muito forte, porque, para mim, é uma espécie de alimento, e, em geral, eu não parto nunca de textos é, de romance, ou de romance, ou de literatura, eu, assim, eu parto muito mais de textos, é, filosóficos ou, inclusive, do, do pensamento que se dá a, a partir da crítica. Eu acho que é, o meu entusiasmo pelo cinema não vem exatamente dessa vertente literária ou romanesca é, dessa tradição, é, mas vem de... de assim conectando assim o que eu penso assim é, eu, eu, eu venho muito mais assim eu tava trabalhando um projeto do Joyce do finding as wake que é um projeto que eu tô desenvolvendo desde que eu morava na colômbia intraduzível traduzível imagens mas de certa maneira tudo que eu vinha pesquisando de certa maneira foi para o luz dos trópicos um pouco um pouco essa experiência que veio da filmagem, que para mim não era consciente, porque eu tento separar muito bem o meu trabalho no, no, no, é, na Idade da Terra, mas eu nunca falo dele, mas eu sinto quanto esse projeto do luz nos Trópicos, essa ambição continental, transcontinental, esse estado assim, de, de que eu não sei eu penso assim que talvez tenha vindo de lá mas não é uma coisa totalmente consciente assim a nível de que a ah, eu vou fazer um estudo de desse ou desse filme e o Vitor Guimarães ele citou outros filmes citou o filme do do na crítica, aliás, eu estou falando dessa crítica porque eu achei, assim, com esse diálogo meu com a crítica, eu acho que é um que é uma, uma relação muito forte, tanto de, de retroalimentação, de eu repensar meu trabalho, de entender para onde que vou, de entender qual é o próximo passo. Ele fala de um filme do Raul Ruiz também, e da Marta Rodrigues. Então, aí que eu percebi que se retomam questões que já foram, porque nada disso, é, a gente está nessa permanente reinvenção, a gente está reinventando, mas já tudo foi feito, né? né? E, é, e é, é isso, então, é, de certa maneira, essas cartografias, né, mapas, cartografias, fluxos, topografias, Deslocamentos, nós erráticos, eu me sinto brasileira, me sinto colombiana, é sempre essa esse permanente também, é, essa, aí vindo, pensando na melancolia que fala o Rodrigo no seu filme também, uma espécie também dessa melancolia, assim, de eu ser de estrangeira aqui, ser estrangeiro também na Colômbia, e, e da gente ir perdendo essas conexões, né? E, e como voltar a essas conexões e de certa maneira a essas tradições do cinema latino-americano nesse momento tão difícil em que estamos um pouco voltando, tendo que reinventar tudo de zero, né? Aí eu me conecto, assim, eu, não, eu sempre falo, eu não sou, eu, eu construí minha, meu trabalho é, de uma maneira muito solitária, assim, não é com equipe fantásticas, mas solitária assim, sem muita interlocução, assim, porque eu não pertenço a nenhum grupo específico, então, nesse momento... Eu acho que é um momento da gente repensar também as maneiras da gente distribuir nossos filmes, de fazer novas articulações a nível de estratégia de distribuição de nossos filmes, nos conectarmos, nos reconectar nos desse, desse campo tipo o que está acontecendo no Pantanal, né? Desse campo devastado desse fogo que botaram na gente e a gente se reconectar de outro jeito. né? Isso falei há pouco tempo lá no Índio de Lisboa, que eu acho que é uma maneira importante é, de... Então, eu penso... Eu tava, cara, eu falei tanto e não ia para o principal, que eu peguei um poema do Quevedo sobre os mortos, que eu acho que a tradição latino-americana a partir da conquista espanhola viu, Caetano, os, todos os mortos, os mortos, o nome do teu filme, ele traz, e tem a canção da ave, e tem esse texto do Quevedo, e tem, tem peraí, me desconectei, entrou uma coisa aí, eu o Ítalo falando, me desconectei, mas me conectei, porque o Ítalo é incrível, mas é, é, a questão do morto, do, do, do sangue que correu, na colonização espanhola que eu, eu não sou isso que eu não quero ir para um lado assim e eu acho que teu filme também eu sei do teu da tua relação com Federico Garcia Lorca com tudo isso que é uma coisa profunda né a questão da morte para nós latino americanos e no filme no Luz nos Trópicos, tem essa canção da Chavela Vargas né Vamos para onde para a morte ou para a vida Acho que a Colômbia é um país que viveu em permanente guerras praticidas, de, é, é um lugar que foi devastado por muitas guerras intestinas, é isso, intestinas? Guerras é, entre guerra, pessoas, né? E, então, é o país que tem a história de mais violência. Então, isso é uma coisa também que acho que permeia mas Colômbia acho que foi o país mais desgarrador. Então, eu me pergunto essa, essa questão dos mortos e, e, e como é que ele se dá, porque o Rodrigo está falando disso, o Pedro também, eu, de certa maneira, o tempo inteiro, mas de uma maneira assim, nunca... né Mas acho que... Acho que... Acho que seria interessante falar sobre isso, não? porque também falar da morte falar do devido, do renascimento, né? a partir desse lugar, desse sepulcro, né? esse lugar da, da, da... Enfim, eu acho que o Rodrigo também toca nisso, né? toca assim... É espiritualmente, filosoficamente, a partir dessa carta, né? é tão forte esse filme. E, então, é, sei lá, eu ia ler esse poema, que é, é um texto do Quevedo, mas depois eu te mando. A gente pode encerrar, quando a gente for encerrar, a gente pode mas, encerrar é. a coletiva do poema, acho que seria bonito. Tá, né? ah, pode ser. Tá. Gente... Bom, agora já falei... De... Ah, mas o Caetano abriu o microfone, quando abre o microfone eu já fico animado, não precisa trabalhar mais. Não, é que... É, a Paula falou da morte né, como também um dos pontos de, de ligação dos quatro filmes, e eu pensando nessa conversa e a partir dos filmes, pensei muito também no desaparecimento, né, que acho que é um tema muito diretamente tratado no, no PGEU, a palavra aparece, né? Uma das perguntas é, que a que a personagem faz para as pessoas com quem ela conversa, mas acho que são filmes também que que lidam muito com essa ideia do desaparecimento é, como como elemento presente na, na na nossa vida, na nossa história, né, na, na história do nosso país. É, então, acho que acho que a morte e o desaparecimento acho, me parece que são duas coisas que conversam, mas também são são bastante diferentes e que acho que os filmes tratam de diferentes maneiras das duas coisas, né, das duas ideias. Como okay. o Pedro está meio no, no, no seu tempo final, eu queria é, levantar, então, esse, a, somar a, a ideia da morte que a Paula levantou, a ideia do desaparecimento também, e talvez pedir para o Pedro falar um pouco disso. O, o, o Pajéu nasce muito dessa, dessa da intenção dessa mistura né, de... Acho que talvez a pergunta inicial do filme seja se, se a gente foi capaz de desaparecer com o um riacho que foi tão importante para nossa cidade, para nossa cidade existir, que outras histórias, que outras cidades, que outras pessoas também são soterradas todo dia. Então, como o desaparecimento de um riacho, ou, pensando maior, como o, o nosso olhar para o meio ambiente também está afetando diretamente na nossa vida e causando mortes, causando desaparecimentos, é, e aí não só a relação com o meio ambiente, mas tudo que vem acontecendo aí de novo, né, com o nosso país nos últimos tempos, são muitos desaparecimentos, né. É, para além da pandemia, que causou muitos, mas também tudo que estava acontecendo no governo, são muitos desaparecimentos... E, e, e coisas que estão sendo é, soterradas, né? É, e aí, talvez, por isso que esse movimento, é, é, esse movimento talvez seja de tentar é, respirar, né? De tentar não desaparecer. Eu acho que talvez a gente olhe para o passado com esse intuito de não desaparecer, de tentar permanecer, né? Uhum. Eu acho... Eu é, queria só colocar um dado, né? Porque a gente também está falando de morte e desaparecimento, mas eu acho que, é, no caso do, dos filmes, mais diretamente... Eu diria, enfim, os quatro filmes... Eu vou falar de que um filme faz mais isso do que os outros, e eu, enquanto estou pensando, percebo que os quatro filmes fazem isso em alguma medida. Mas que existe a morte ocidental e existe, existem outras concepções de morte, né? Eu acho que o a gente tem uma concepção de morte diferente a gente tem diferentes concepções de morte dentro de todos os mortos né é, dependendo de qual núcleo de personagem a gente tem diferentes concepções de morte dentro do Luz dos Trópicos, né é, a, a morte é, é, a morte do, do a morte de Nova York é uma morte diferente da morte no Xingu né ela é ela tem outros códigos ela tem ela tem outras permanências e outras, né? A gente fala muito no cinema brasileiro em, em resistência e eu, eu cada vez mais acho que o cinema brasileiro tem se dedicado às permanências, mais do que a qualquer ideia de resistência, investigar quais são as permanências, né? O que que, o que, que fica, de alguma forma. Mas isso tudo para dizer que eu acho que é, o filme do Rodrigo também articula uma outra forma de morte que não é exatamente a morte ocidental, né? E, e, e acho que é importante a gente ter essas, esses horizontes né, como constitutivos da experiência brasileira. E achei muito oportuno a Paula falar de cinema latino-americano, ela citando o Vitor O Vítor é um crítico que tem uma, uma relação muito forte né, com o cinema latino-americano, porque, de alguma forma, isso implica o Brasil dentro de relações coloniais de uma outra maneira. Né? Porque a gente, como um país continental na América do Sul, é, que se vê ao mesmo tempo frequentemente apartado da América Latina, né, se, se você pesquisar no Google quantas discussões existem sobre os, os brasileiros são latinos ou não são latinos, vocês vão ver que tem vários tutoriais investigando se somos ou não latinos, né, assim como o Caribe tem uma, tem toda uma configuração peculiar, mas... Enfim, dentro da América Latina, o Brasil, o Brasil ocupa uma posição muito dúbia, né? E eu acho que isso se reflete, inclusive, nas referências críticas, quando se vai escrever sobre os filmes, né? E isso acho que é, é, tem uma possibilidade de abertura do cinema brasileiro para o cinema latino-americano é, latente mesmo, que eu acho que é raramente feita. Né? Então, eu queria jogar isso também. Vou esperar alguém abrir o microfone. <risos> Paula está tentando abrir o microfone. Mas... <risos> Excelente. Não, mas eu acho que não vale a pena eu falar tudo, já falei tudo sobre essa questão da América Latina. Agora é o Caetano, o Pedro, que vai ter que sair daqui a pouco, o Rodrigo. Eu acho que não interessou. Pode eu ser. A única que tem esse sentimento é que é isso, a experiência faz o um sentimento, não pode deslocar um sentimento em alguém que não tem. Não é uma crítica, é real. Sim. Esse não, é... É eu, eu... Histórico. eu trabalho no materialismo histórico, então, o Luz nos Tópicos é um filme que tem tudo isso, que as pessoas descrevem, texturas, tá? mas eu também estou no materialismo histórico, eu não falo de história, não tem uma história, não tem uma história com H maiúsculo no sentido não por pretensão, essa é a minha intenção, não é pretensão, é intenção, não sei se ela se se, se, se, se ela se materializa, né mas eu acho que esse sentimento de pertencer à América Latina é uma coisa assim que eu sinto, mas eu de fato sou colombiana, então estou aqui sempre procurando isso, o filme ele procura, a questão da, da inclusive tem línguas inventadas, a questão do espanhol, tem o russo, que, o russo que está lá. lá é uma espécie de, uma invenção, umas línguas inventadas de outra coisa, que o Rodrigo vai adorar é saber, que as traduções do russo, sou, eu inventei essas traduções também, entendeu? Então tem várias interfaces, ou seja, também é porque a gente estava falando de das legendas que aparecem né, e, e, e às vezes não corresponde exatamente ao escrito. Ao, ao Sobretudo, e o francês é falado todo errado, de propósito, não é, não é dublado, nada é dublado no filme. Então, eu acho que também é, tem uma certa irreverência que, que, que a partir de gestos dessa própria incomunicabilidade entre eles, é, e essa reinvenção de, de línguas, de idiomas, muito mais pelo som, então o som, ele entra, acho muito interessante também falar do som nos filmes. Como é que o som se articula? Qual é essa camada de som que vai permear os filmes a nível do... É, de lá é tanta coisa, eu não sei, agora me perdi, você botou essa imagem minha grande, me perdi, me deixa lá atrás. Eu jogo fazendo intervenções aqui, quando a pessoa está tá, encantada, eu jogo um problema. Vai, Primeiro, como é que... Eu não sabia se era eu. Primeiro ah, problema acho que eu só isso, quero, eu quero, assim, eu quero tá? antes do Pedro sair, que eu sei que vai ter que ser daqui a pouco, então eu queria resgatar uma coisa... Eu, enfim, seguindo, pensando na permanência, uma coisa dos mapas é, que foi uma das coisas que foi forte para mim vendo seu filme que me remeteu ao, ao Todos os Mortos também, né, que no Todos os Mortos tem essa cena em que a família nascimento tá diante de um mapa de São Paulo, então o mapa da cidade de São Paulo é visto pela família negra é entendendo que rios que rios eles já conheceram e, e tem esse essa coincidência entre os filmes né da, da presença da ideia de rios é, e a personagem Iná gosta muito de rios e quer conhecer os rios e eles discutem e aí tem esse gesto final dela que é escrever nascimento que é o nome da família e colocar sobre o mapa de São Paulo é, e ela disse que o João, que é o filho dela, está ensinando ela a escrever. Então, Esse gesto, essa imagem, é, enfim, do, do nome Nascimento sobre o mapa de São Paulo, acho que é um, tem um pouco uma, uma tentativa né, de, de desfazer esse, esse mapa oficial que, que desenha a cidade como o poder quer que ela seja desenhada. E aí tem outra, né, tem outra coisa escrita que se coloca ali em cima, algo que, que possa reescrever de alguma maneira aquele mapa com o nome dessa outra família. Então, acho, enfim, estou pensando em gestos dos filmes em torno disso, de, de uma ideia de, de reescritura do, do, do oficialmente estabelecido, como é o caso da que eu acho muito forte é, no, na Morte Branca, a escolha é, da carta ser escrita, né? da, da, a carta do Timóteo, é, nosso acesso a ela é, é não é pelo som, é pela é, palavra escrita sobre a tela. É, a existência dessa carta do Timóteo é uma força muito grande, né? é um anúncio de morte, uma decisão, uma rebeldia pela morte, pela pelo direito de escolher morrer, é, que fica registrada. É uma carta rara. Né? É, ele, ele registra isso e isso permanece. É, e essa permanência também é muito importante. Para mim é uma força muito grande dentro do filme, ser essa carta, ser esse texto, não criar uma voz para esse personagem. É o que nós temos são as palavras que ele escreveu na grafia né da época, então tudo isso tem camadas é, de história, de registro, e de algo que, que permanece e que re, re, recoloca nosso olhar sobre, sobre uma historiografia mais oficial, na qual esse tipo de documento nunca chega a nós. Então acho que, enfim, só para jogar algumas ideias de gestos desses filmes, e pensam nessa ideia de permanência que o Fábio falou, né? discutir, é, pensando em, em, em. É engraçado quando entra um comentário, sempre a gente. É ótimo ter comentário, mas dá um segundo de ler o comentário, eu sigo. Desculpa, Juliana. É, é... O que eu estava falando? Aí eu comentei, aí eu me perdi mais ainda, mas tudo bem. Mas aí, essa ideia dessas dessas permanências e dessas possíveis reescrituras também acho que são coisas assim eu ia fazer um, um, uma ligação com a ideia de desaparecimento que também é uma é uma forma de de de lutar de alguma maneira contra esses desaparecimentos que eu acho que são diferentes da morte é, e é isso acho que o Fábio falou né acho que no filme do Rodrigo essa questão do que é morte, do que é desaparecimento, do que é permanência. Essas camadas estão todas lá com, com muita força. Então, lancei esses assuntos, se alguém quiser comentar. Pedrinho vai ter que sair já, já. Então, jogo para ele se ele quiser comentar ou, ou quiser se despedir simplesmente ou quiser falar que vai poder ficar mais. enfim... Então. <risos> Ah, peço desculpa, mas infelizmente não vai dar para ficar mais. A conversa está ótima. É, depois vou continuar ouvindo ela. Mas é muito interessante assim, quando a gente junta filmes tão diversos, mas aí começa a pensar esses pontos de ligação e vai vendo que são muitos. né? E aí pensando nessa coisa do rio, do riacho, do fluxo, da água. Aí o Fábio falou alguma coisa da linguagem do Pajéu em algum momento. Aí só para dizer que a gente pensando o filme, a gente queria, pensava muito no percurso da Maristela, que é a personagem do filme, a busca que ela faz, como um um percurso de um riacho assim, como se ela tivesse no fluxo das águas de um riacho, como se ela nunca voltasse para onde ela estava, como se ela tivesse sempre seguindo, com com os o, os acidentes, com os desvios, com tudo que um percurso de um riacho tem, mas que ela pudesse seguir sempre para frente, e isso encontrando com pessoas, é, com, é, mudando de espaço, tendo encontros de, de, de estratégias diferentes e tal, para no final desaguar no mar, como o riacho e como o filme acaba no mar. E a linguagem do filme também tinha essa intenção, dela ser meio também como um fluxo de um riacho que pudesse ir seguindo sem... Ter, tendo um ponto de partida, mas podendo seguir em frente, podendo fazer seu fluxo sem ter uma unidade, assim, podendo estar tá experimentando novas coisas. E isso é uma coisa que eu acho que, de certa forma, é, tem no, no, nos filmes, né? Essa vontade de estar tá experimentando com a linguagem, de não se... Se tá se prendendo num gênero, pode estar tá flertando com vários gêneros, mas nunca se se prendendo num único estilo, num único gênero, como o filme da Paula, né? como foi citado na crítica do, do, do Vitor, que é, numa parte final ele vai para um outro caminho, né? começa a se, se destrinchar mais. Eu acho que todos os filmes têm isso, em alguma medida. É, no Todos os Mortos, acho que o som tem um papel fundamental nisso, né? de estar tá quebrando com a linguagem, de estar tá se contaminando o passado, o presente. Então, assim, agradecer muito a oportunidade de estar conversando sobre cinema, de estar com essas pessoas, assim, o Rodrigo é a primeira vez que eu estou conhecendo, mas está sendo massa e já tinha visto o filme, tinha ficado muito impactado com o filme. Fábio, Caetano e Paula são pessoas que eu conheço aí já há um bom tempo, fazem parte aí da minha vida dentro do cinema, pessoas que eu admiro muito. Então, eu fiquei muito feliz de estar nessa conversa, infelizmente vou ter que sair, mas agradecer e podemos marcar a segunda, a continuação dessa conversa. Essa coisa latino-americana me interessa muito, porque de alguma forma eu me sinto distante. Quando eu falo, quando eu ouço latino-americano, eu tenho que pensar um pouco para me entender nesse lugar. Talvez pela minha experiência de vida, pouca relação com a cultura, é, talvez um distanciamento geográfico mesmo, Fortaleza é muito distante. Talvez daqui seja mais fácil e mais barato ir para Portugal do que ir para Argentina ou para Uruguai. Então... oi cima. Tem oi? que, é nesse que é ir para arriba <risos> Colômbia <risos> Venezuela, não para cima. Então, para arriba. É, é um assunto, é uma questão que me interessa muito de ouvir, assim porque tenho vontade também de, de começar a me sentir mais latino-americano, mas talvez eu ainda esteja aqui na batalha de me sentir fortalezense. Então não, é isso, mas... quero agradecer e Continuem aí, que tá massa. Tchau, Pedrinho. Tchau, Paula, Caetano, Rodrigo, Fábio. Valeu. Tchau, Pedro. A gente continua por mais uns 15 minutinhos aqui. É, queria trazer um dado como Paula enfim jogar mais uma coisa aí a partir do que Caetano colocou muito bem que eu acho que é muito rico a gente pega qualquer ponto que quiser desenvolver mas Paula falou de legenda né falou de inventar a legenda de ter uma relação irreverente com a legendagem e, e acho que são é um dados nos três filmes aqui né no Pageu, eu não me lembro disso ser um dado presente mas isso é um dado no... no né, o que é legendável no, no Todos os Mortos. E no filme do Rodrigo, não só a opção de texto, né mas uma coisa que eu ainda não vi ser comentada a respeito do seu filme, Rodrigo, que eu acho extraordinária, a escolha de fonte. Assim, tem, uma, tem uma coisa plástica que esse texto se transforma, né, como o tio é colocado, como como o grafismo é usado também como uma espécie de imagem né, dentro do filme, que eu acho muito rico, eu teria muito curiosidade de te ouvir falar o, enfim, se, como que foi esse processo de, de chegar no, num texto que vai ter uma importância tão grande visual né, dentro, da, dentro da porcentagem de imagem do filme. Uhum. É, era primordial assim, que o o texto fosse exposto de uma maneira uh, eu gosto de chamar de cravada, né? Tipo, é, é, são palavras cravadas na imagem, assim. E para mim era primordial que para que até mesmo não se confundisse com, com uma legenda, né? Padrão comum que fosse de uma, uma certa única liberdade até que eu me dei, por, por dizer assim, que tivesse alguma uma coisa mais estilística assim na própria no próprio texto, né? Então, se fazia muito necessário, assim, que não, que não que o espectador, quando visse, não achasse que era uma, uma legenda comum, não era um... Não, ele tinha que ter uma força, tinha que ter uma, uma, um protagonismo, assim, uh, uh, absoluto, né? Que tivesse isso, isso exposto em tela daquele modo. Do mesmo jeito também que, que era inadmissível para mim uh, ter qualquer correção, assim, ortográfica, né? Eu acho que, que até eu lembro na época ouvindo alguns comentários assim pessoas questionando achando que melhor fosse tá tá atualizando assim digamos o texto e eu sei lá de algum modo foi brigando assim para que preservasse e, e a mensagem tava tava posta assim né? era aquela e tinha que ser desse modo assim né? nenhum momento passou para para ser de outro jeito mas foi completamente proposital assim que fosse que fosse com esse estilo, né? Que fosse com, com essa, né? Com esse protagonismo, como eu disse, assim, essa exposição do texto, né? E, e mais um comentário assim, é que estava falando de morte, desaparecimento. Eu lembro que no processo da, da morte branca, do, do feiticeiro negro, tava durante a pesquisa, né? Já com, com a carta em mãos, assim, já era muito presente essa essa essa certa uma certa dubiedade assim um, porque é justamente a presença do, do, da, da carta do Timóteo sem a narração mas tinha total necessidade de ter essa camada sonora que a complementasse assim né? então essa essa expressão né, de uma de uma fala de um silêncio através de um grito assim através de um barulho através de ruídos assim né? e, e, e o filme lembro que passava muito por essa coisa de uma de uma encruzilhada das coisas assim sabe tipo de um, de um do, do, da matéria e do desencarnado assim do, do, do silêncio e do ruído assim né tipo tinha tinha sempre sempre uma, uma relação assim de, de, de, né? de opostos assim que se complementavam para o filme assim, e que foi que foi decidido né de, de algum modo que, que fosse o filme como um todo né nessas nesses tipos de, de, de relação assim que de opostos assim para para que surgisse a matéria por, por completo. Assim, né? a é uma opção, eu vou trazer dois comentários aqui, optei por não, não, te, não te perturbar dessa vez com a, com a Tarja entrando no meio da sua fala, mas a gente para para ler um comentário do Juliano e um do Ítalo, que achei muito importantes aqui, mas só complementar que tem um efeito muito interessante nisso que você está falando de o um som ser um som outro, que não o som da voz, que de alguma forma preserva a morte daquele personagem, né? É, isso, eu me lembro, por exemplo, de... Tem, tem uma crítica, salvo engano, uma crítica no caia do Cinema, que fala da, da lista de Schindler, do Spielberg, e que coloca o problema que, para o Spielberg falar que o Holocausto tinha sido ruim, ele precisou fazer o Holocausto acontecer todinho de novo na tela de cinema, né? E o Hit Pan, por exemplo, tem essa coisa de filmar a família dele que foi assassinada e ele usa bonequinhos de massinha como uma espécie... Essa, essa presença não volta, né? Tem uma espécie de, de é, invocação dessa presença, mas sem, sem substituí-la para deixar muito claro que ali houve uma morte, houve algo que se perdeu e que se desapareceu para sempre. E no, no filme, para mim, o uso da música... né Ter, contraposta ao texto, meio que eu, mantendo vazio um lugar da voz ali daquele personagem, me parece ter um efeito parecido. É, vou colocar aqui dois comentários, um do Juliano, falando é, também sobre isso, importantíssimo como o texto é incorreto, isso dá também certa plasticidade a ele, um ruído. Me lembra muito uh, um momento da, da obra do Glauber que ele começa a, a experimentar também, a né, escrever estética com Y, com K, tem uma coisa de jogar com... A gente tem uma certa tradição de jogar com essa, com essa, experimentar com a linguagem, né, de, de maneira a não, a não simplesmente incorporar a língua do, do colonizador, né? E o outro do Ítalo uhum. aqui que talvez funcione mais como uma sobreposição de imagem com mais uma camada falando também sobre sobre uhum. o texto. Uhum. E o Juliano tinha comentado antes como essa opção pelo texto escrito, é nos coloca numa relação com o som do filme muito uhum. é, específica, enquanto né? ele falou um pouco. É, foi algo que realmente, que, que, que de antemão, tinha o um desejo, mas, sinceramente falando, eu não sabia da eficácia. assim, né? Foi a partir de um período da produção que, quando tudo se organizou, né, das imagens de, né, selecionadas, com som e, e o texto, para ver se realmente tudo isso funcionava e dava... Né, dava né, a, a substância para tudo isso assim, né? mas eu acho que é tipo, realmente imprescindível assim para para esse filme né, da da Morte Branca que, que tivesse essas, é, essas essas essas lá, acho que é Maria de de, de, de, de vidas opostas assim né? uma, uma, uma, uma presença uma presença separada que se complementa assim no final né? tá? ao mesmo tempo eu lembro que eu fiquei muito preocupado também de de, de início, assim, pela opção de não narrar, se o filme também não poderia, não poderia é, de algum modo, estar tá reproduzindo isso, assim, né? E eu lembro que a época eu super pensei justamente na radicalização da linguagem para a forma que, que aí sim eu conseguiria né é, atingir é, evitar qualquer, qualquer engano de uma, de, uma, de uma reprodução de silenciamentos, assim, né? Então, eu, eu super fiquei preocupado com o tanto essa reprodução quanto a, o quão delicado é você colocar uma obra artística uma carta de suicídio assim né? se fosse sei lá, pensar tanto tempo atrás ou, ou sair um projeto assim eu eu, eu, eu não sei se, se eu, como é que eu como é que eu é, é, lidaria ou, assusta né é super assusta assim tal então acho que, que sei lá é, é, é o que é por justamente usar algum dispositivo, alguns dispositivos que que só, sei lá, só potencializam, né? isso Tem uma coisa que pensando de novo nas conversas, é, quando eu vi seu filme, eu pensei um, um tanto no processo que eu e o Marco e os colaboradores passamos também ao pensar o, a, o final do nosso filme, né? O momento da morte do menino. E, e, e como a gente chegou a, a esse a esse, a esse a, ao que tá no filme que é essa o menino narrar. a gente é engraçado que a gente chamava de carta essa narração final é a carta do a carta do João a gente sempre falava até, enfim quando a gente discutia e a gente chegou a isso a, a, a esse era muito uma discussão de, enfim claro a gente discutiu muitas vezes que ser esse, esse final que não é o final né o final é um, é o João cantando no que é um rio é, so, submerso né é, é, então ele está sentado num rio cantando isso é o final mas isso que vem antes do final né que é essa morte que não é vista e que é narrada pelo próprio João então nos interessava também é, pensar em, como como o que é representável né, nesse, nesse gesto de violência que acontece narrativamente, mas o que acontece em termos de imagem e de som para construir é isso que se narra e ao mesmo tempo nos interessava deixar isso que se narra em, em, em suspeita, né? assim o que a gente vê é, é esse menino sentado, cantando no final. É, e ele toma toma para si a narrativa é, da própria morte. Enfim, é, você falando agora dos seus processos, de novo, me remeteu a isso, a, a pensar... A, é, pensar em como representar essas coisas, o que representar, claro, é, o que é representável o que não é, e como a linguagem cria novos significados para o né, que narrativamente seria algo, mas a linguagem, como você conta aquilo, como você é, concretiza aquilo visual e sonoramente, transforma aquilo em outra coisa, em outro caminho de apreensão e de leitura. E acho que o tempo todo, no, nesses quatro filmes que a gente está discutindo hoje, eu... eu eu sinto que são filmes o tempo todo discutindo, discutindo isso dentro deles mesmos. mesmos assim, né? Como o como que a gente narra e o que a gente representa, né? como, a linguagem, como a linguagem é cria uma outra narrativa, como a linguagem cria outros significados para o que a narrativa pura e simples não, é, não criaria. É. Todo mundo dá conta, né? É, é. Acho que são... É interessante... Desculpa. Fala, fala. Não, é interessante você falar do Ayangabaú, né? Porque é um lugar que tem uma relação específica com, com morte, a partir do próprio nome, né? Em Tupi, e, e tem toda uma... Eu lembro de muito novo ver reportagens sobre os prédios... É do Ayangabaú, os prédios, eu não sei se eram prédios da prefeitura, que eram assombrados por fantasmas, isso passava em reportagens no SBT e tal. Mas eu fui confirmar o que era o nome do Ayangabaú, e significa rio ou água do mau espírito. Então voltamos aos ah. rios e às águas é, de maneira muito surpreendente aqui. Mas é interessante você falou do som, porque o som tem esse... Né? Paula tinha falado do som também, Rodrigo também tinha falado do som, e o som tem essa dimensão diferente da imagem, que é uma dimensão corpórea de fato. Né? O som ocupa espaço no ar, ele tem uma materialização física que é muito di diferente da virtualidade da imagem. Né? E, e, então tem uma, tem uma relação aí, eu acho... É, é, tem algo de interessante que os três filmes optam por fazer com som, né, como uma espécie de, de reserva física, de alguma forma, é, é, da experiência dos filmes e... e, e que é destinada a determinados é, fios narrativos ou conclusões narrativas, ou, ou, né? ele, ele cantar e contar é, no som, eu acho que ali no fundo tem uma certa... É, um pouco, é o oposto do processo nesse sentido do filme do Rodrigo, né? é de dar corpo a algo que foi apagado, soterrado, assassinado. Né? É, e, e, e no filme de Paula, eu acho que também o trabalho de som tem tem dimensões muito peculiares né, dentro do filme, não só o som direto do, do Pantanal, mas também para produzir... tô pensando no Pantanal, mas enfim, podia ser de Nova York, de, de, das várias diferentes sequências no filme, mas também de produzir esses atravessamentos entre diferentes espaços, né, o som, a música colombiana que vai, vai para o Pantanal, a, né, a música americana que vai, que vai aparecer... É, no Brasil e de como ela cria uma espécie de outro comum, né? Via o som entre entre os diversos mundos que o filme é, documenta e, e, e fabula sobre. Vocês, se Paula, quer falar mais sobre o som? Hum, acho que eu não, eu já acho que eu estou adorando ouvir o que o Caetano, o que vocês três, o Rodrigo, vocês estão falando. A gente está esperando aqui só o um poema, Paula. O poema, acho que não, rola mas não, eu estou meio cansada. Não, A já está há duas horas. O som, o som, na medida, eu falo assim, eu vou para o Rio, de fato, né? Então, aqui tem o um Rio intelectual, tem outro Rio que se vê de fora e tal, e eu vou para o Rio, eu sou... Eu sou eu, na coisa que seguimos, no sentido que ao mesmo tempo que parece todo Eu sei ter todo mundo falar, ah, poético, isso e aquilo, todo cinema impressionista, assim é chamado. Mas muito é um Eu reitero mais lugar eu reitero esse lugar de cinema físico, da minha necessidade realmente de sair de uma escala eh, não no filme, é, é, é, é, é, é Rocha Rio Agora já estou me confundindo Rocha já vai para outro Mas falei é. Tenho percebido umas conexões Que hoje eu percebi Que é Rocha, é o filme do Eric né? Rocha Eu percebi hoje Você acredita? Rocha que boa É, Mas só percebi hoje Porque quando eu botei a Rocha e Rio eu Nunca pensei nem no mundo de Rocha Pensei na Rocha para vocês verem como é sou matérica no fundo eu, tô, eu sou da experiência quase da, da experiência como realizadora assim, mas é um filme em comum esses retratos que eu faço mas o filme do porque eu acho que no filme do Léo a experiência é através da, a, a, a, através é um filme expandido né? porque você, tá, você vai para o mundo através da fala dele né e aqui, é, aqui no Luiz, é, é, eu vou fisicamente para esses lugares, são, é, então eu acho que eu tenho uma relação com som e imagem, esse espaço da, da criação, é, tem pessoas que têm uma, uma linguagem mais verbal, minha linguagem é mais, visual e sonora, não quero separar esses dois universos, mas o que me vem primeiro é isso, é uma... É, o que me, eu, eu, eu funciono mais no sentido desse exercício, que talvez venha das artes visuais, da instalação, da, da performance, tudo isso, e, e, e eu sinto que o som também vem daí, dessa prática de... É, quer dizer, de atravessar, de, de, de, de entender esse som é, de uma maneira também já muito mais ligado a essas pesquisas sonoras que eu tenho feito e tal. Então, é, eu também botei a massa na edição de som, desde que as duas coisas correram juntas, a, a montagem e a edição de som. Obviamente que isso seria impossível sem o trabalho de, de, do Marquinhos que fez o som direto que é uma coisa assim extraordinária tudo tem som direto no filme quer dizer toda a parte as partes as, as duas primeiras partes sobretudo e as duas viu já estou falando da como se fosse uma tria, triade uma trilogia uma coisa que aí já vem do pensamento do cinema hollywoodiano né que vem lá de um pensamento da novela, da, da, do tríptico e tal. Você vê, a gente está sempre se enganando. Eu não sei se são três pedaços, talvez sejam quatro, cinco, seis, sete. Mas, enfim, é, é do tríptico, né? aquele do tríptico, da imagem desses estábulos religiosos e tal. Assim, tem, tem gente até que fala que é cristão, então eu não tenho nenhuma conexão com isso, mas nas críticas tem colocado. Mas eu acho que é, é, essa coisa da experiência de trabalhar também na edição de sonho, o Fábio tem acompanhado isso no, no, no, no Exilados, né? que eu não conseguia... É, eu faço assim, de uma maneira rupestre. Né? Esse timeline é rupestre. Mas, depois, eu sinto que essa experiência também da montagem e de você conseguir dominar esses... É, o, aqui temos quatro montadores, quatro, né? Mas eu não botava a mão na massa, o Caetano é um super montador, o Rodrigo também. Então, para mim, foi uma coisa que veio muito por causa dessa necessidade de já começar a criar sonoridades meio como se fosse uma partitura sonora, sim? Então, eu acho que no, no meu caso veio tardiamente esse, esse colocar na, é, a mão no, na própria escrita musical, sonora, né? E, e por isso que eu tenho um grande interesse no som, sabe? Até e acompanhar todo o processo, como todo diretor, né? Mas é isso. Enfim. É muita, muita história, né? Muita história, assim, acho que agora não sei para onde que a gente vai, né? Para onde que... Eu acho que a gente tem que criar uma distribuidora latino-americana. Essa é a minha primeira ideia, assim, para os próximos passos da gente se juntar pelos rios da América Latina Centro -América e Centro-América Norte e Norte-América, até com essas forças, assim, de certa maneira, continuamos né, em plena produção de imaginários, né, com esses inconscientes que atravessam nossos filmes, e acho que é um material riquíssimo, e acho que novas estratégias vão ter que ser feitas. Mas, assim, nesse ponto da racionalidade do concreto, acho que deveríamos construir uma... uma privilegiar os mercados, nossos mercados aqui, latino-americanos. E desculpem que eu seja tão sincera, porque se a gente anela coisas tão... Acho, acho que tem uma dicotomia, né? entre o que se anela, o que se reverencia e o, que, o, o no que a gente fala, diz. Acho que tem que ter uma coerência, acho que chegou o um momento de uma coerência ou de uma incoerência, e de, e de colocar na prática o que a gente efetivamente fala. Não adianta ideologia pensar e tal, se a gente de fato pensa... E se alinha com outro tipo de, de, de trajetos. Enfim, essa é a minha visão, assim, como mulher latino-americana, e, e, e, e minha percepção com uma certa, uma certa trajetória, onde eu vi, falando de mortos e desaparecidos, eu vi isso acontecer, assim, não estou falando disso de uma maneira demagógica, mas falando assim do próprio cinema brasileiro, quanto os diretores é, é, se foram. É, foi tão difícil eles construírem suas obras, e até recentemente, eles materializarem. É, tanta virou uma, uma estrutura importante, porque, por outro lado, permitiu que, que houvesse essa descentralização e que muita gente filmasse, foi muito importante. Mas, por outro lado, tem muita coisa a corrigir, entenderam a minha visão? E eu acho que a gente tem que, assim, não é não é policiarmos e ser sectários com conosco mesmo, mas sim a gente pensar nesse devir, porque eu, eu acredito na potência da, da vida, estamos falando de mortos, desaparecido mas eu acredito nessa de fato que os filmes têm que permanecer, né? E, e como, né? São, não, seria uma gravíssimo que a gente entrasse no nesse desalento, nessa melancolia ou nessa, né? Também é, é pontos de vista diferentes, né? Como o Fabio disse, é, mas acho que a gente tem que usar isso. É, a nível concreto, né? Então é isso. Acho que já estou por aqui me despedindo. Eu, eu estou parando de falar porque eu falo muito, né? Estou um camarão, meu Deus. Tá muito quente aqui. eu Esqueci de abrir aqui a janela. Então Oi, já tá duas horas e dez conversando. Tá sendo... Bom, é. tá sendo ótimo. Agora, o eu, corte também é vejo, super importante. Eu, eu vejo quatro, três amigos queridos com os quais eu fui conversado, Sim. e aí eu estou já entusiasmado. Né? É maravilhoso. <risos> mas Agora, é... eu acho que. Eu acho, eu, enfim, eu não sei se Caetano ou Rodrigo queriam colocar alguma coisa. É... Eu estou tranquilo. É, eu também eu queria... sinto que a gente passeou por bons assuntos, não sei se alguém que está vendo quer colocar alguma questão. Tem alguém vendo? Tem alguém vendo, <risos> vemos sempre pessoas vendo, comentando, e, e isso vai ficar para depois, eu acho que, enfim, a gente estava falando de... tem um dado muito curioso, né que que está cercando a recepção desses filmes. Essa conversa talvez não fosse possível dela acontecer num ambiente fora da pandemia, né porque... Na verdade, a gente está falando de filmes que passaram em festivais que deveriam acontecer, a princípio, em cidades diferentes e que dificilmente nós teríamos tido a chance de ver né, e de circular. eu não eu, Enfim, eu, eu sinto falta enorme da possibilidade de ver os filmes junto com pessoas em tela grande. Eu acho que todos os filmes aqui também seriam uma experiência diferente vistos no cinema. Né? Mas, é, mas é interessante pensar também o que está aparecendo como oportunidade da gente poder juntar esses quatro filmes que estão estreando para o Brasil inteiro um pouco ao mesmo tempo, né? E mesmo em festivais diferentes e aí essas conexões é, também são propiciadas um pouco por isso, né? O que para mim é bastante interessante como como problema e eu como alguém que está fora do Brasil enfim poder participar e estar tá conversando com as pessoas e estar tá sentindo que eu estou acompanhando de perto em tempo real é, é um é um momento raro, assim, de envolvimento e de engajamento. Então, agradeço muito vocês terem convidado, é, me convidado para participar. Mas eu queria, eu queria botar pressão para que a Paula encerrasse lendo, lendo ah, o poema. Eu acho que seria importante eu, e bonito. Eu, por favor, Paula, você, se eu, eu colocar o, só na espalha. sua câmera, você vai ficar chateada? Ah? Que eu acho que é eu acho que eu devia colocar só na sua câmera para você ah, ler não, o poema não, não e aí gosto. a gente encerra. Eu acho que ia ficar bonito. Eu estou propondo uma. Não, eu tenho, eu não tenho espelhos aqui em casa. Eu não gosto de me olhar. Eu estou assim meio afastada do dessa coisa. peraí. aí, cara tá foda. aqui. Isso não é a morte. Sino os mortos, ou o lo que queda de los vivos. Isso não é a morte. Ai, cara, assim rola. Ah, não rola. Não, vou, eu não vou conseguir ler. Voltamos, voltamos, então, estamos aqui, estamos chovendo. Não, não, é porque não estou conseguindo ler, sério. Ah, agora consegui, pronto en contraluz, eso no es la muerte, sino los muertos o lo que queda de los vivos. Estos huesos son el dibujo sobre que se labra en el cuerpo del hombre. Estos huesos son el dibujo sobre que se labra el cuerpo del hombre. A morte não no a conocéis, e sois vosotros mismos. Vuestra morte Tiene a cara de cada um de vosotros, e todos sois muertos de vosotros mismos. E lo que jamais morir es acabar de morir, e lo que jamais nacer es empezar a morir. E o que jamais vivir é morir vivendo, se si isto entendieras assim, cada um de vocês estivessem mirando em si sí a morte cada dia e a rena el outro. Entenderam? Li direitinho. Não sei, porque aqui estava encontrando luz, não estava conseguindo, porque aqui estava luz, aí eu te fiquei de costas né? tipo uma Maria Madalena, né? <risos> mas, e... Foi muito bonito e a, a imagem foi bonita. Tá Sim. Mas, esse poema, esse texto é do Quevedo, porque eu estava lendo esse livro de poesia colombiana e que a questão do tema da, da morte é recorrente, né? e, bom, e, e é recorrente nos nomes, nos títulos dos filmes de vocês dois. O meu é luz, vocês estão trabalhando no título La palavra morte, não? Né? E, é, e então eu acho assim que a questão é e, e, e o que é, que é a morte, né? Isso que falou o Fábio é muito importante, né? Eu filmei a homenagem aos mortos no Alto Tingu no Acá, que justamente é o contrário, né? É outra visão da morte, totalmente diferente. E eu acho que o Luiz ele traz um pouco também é, essa ideia de que no fim do túnel também podemos encontrar uma resposta. Não é um filme, a gente. Tanto que o último clone foi uma coisa que eu falei com o Rodrigo, que houve assim. Ele, ele colocou numa na, das nossas conversas que o último plano seria o plano da cidade ao fundo, né? Daquela cidade, do último plano do luz, mas na realidade o último plano é aquela ponta que é plano, só com o som da floresta, né? Que é um, é um, é, e que tem um um tempo dela esse som da floresta tem acho que são cinco minutos antes de vir o crédito do esse é um plano né você é, obviamente como o Rodrigo viu o filme no, no, no monitor perde o impacto né então porque quando você assiste o filme em tela de cinema eu acho que sim o filme tem essa questão mais do que um tríptico, esquece do tríptico, da ideia do mural né do mural de essa coisa muralística E poderia vir do mural mexicano dessas grandes murais eh, do orozco do tamanho do tamanho e tal e eu acho que é daí que vem talvez essa inspiração é, de, de grande apresco, né? E, e, mas não um apresco europeu, um apresco latino-americano, com essa vibração cromática e essa luxúria e essa voluptuosidade nas formas e na luz e, e ao mesmo tempo, pensei que esse plano é, poderia vir Assim, né? esse plano no cinema é extraordinário, né? esse último plano, que é uma ponta é, é, assim, sem imagem, mas que é um plano, entendeu? E, e na medida que o cinema não é constituído só de imagens visíveis, né? Tem essa, não é ponto, é um plano... Grande, né? Você lembra? Você não viu, ah, você viu, Fábio, mas você não viu finalizado. Você viu já com o som esse plano? Sim. Você viu, assistiu, né? Sim. É, isso entrou na mensagem que eu percebi que estava faltando isso. Então, tem um, uma peça sonora praticamente, né? No final, depois. Mas é isso. Acho que eu já fiz todo Para o... mim, teve. Eu vi, eu vi. Com na TV, o computador ligado na TV, e teve, teve bastante força para mim esse, esse plano final. Eu, você, você, me... você viu até o final? Até vi, o... vi, e esse, esse último plano, esse, essa ponta preta com o som, foi muito forte para mim. Teve. Pois é, essa ponta preta, na realidade, é, é um plano mesmo, assim, por... isso toma uma... Eu acho que nesse sentido, por um lado tem a democratização das imagens circulando a uma velocidade muito maior, mas por outro lado também é, tem a questão do cinema, da tela de cinema que exemplo, o, o Luiz é, é, acho que fica, né, no, no, né tipo, todos, né, todos, né? Todos os filmes. Né? Sim. Mas, mas ele, foi, ele perde muito assim, da sua, da sua cor, da sua. É, acho, acho, né? Não sei. Todos os filmes perdem, finalmente, né? Nenhum de, um de nós quatro pensou em filme para. Né? Quando fizemos, era para tela de cinema. Mas pensando nisso que você falou, eu sinto que, o, que os quatro filmes lidam com a morte, mas acho que os quatro têm uma afirmação de vida em várias escolhas, né? Assim, pensando isso que eu falei da escolha, do plano final de Todos os Mortos, ser o menino vivo ah, cantando, ou o Pajeú, acho que é muito claramente né? vai para o mundo e vai para e tenta, tenta encontrar esse, esse reacho e acho que a morte branca é todo ele um... um não sei, a minha sensação é que é, o Timóteo... Isso que a gente falou da permanência, né? Eu acho que é um filme que, que, que, que reforça essa possibilidade da permanência. É, é, traz a vida, né? é, não de um jeito óbvio como a gente já discutiu aqui, né? não, não criando uma voz para ele, não dando, um... mas, mas o filme é permanência, né? então eu acho isso pensando nos quatro filmes, acho que são quatro filmes que lidam muito com, com, a, com a morte, com o desaparecimento, mas são filmes que, que operam num sinal de vida, me parece. Não, com certeza, eu me expressei mal. Eu quis dizer no título, no nome. Sim, não, eu, eu não estava me contrapondo a você, eu estava concordando. Não, assim, óbvio, acho, que, acho que eles vão para esse caminho. Eu tenho muita arrogância minha dizer que o meu eu não é o. luz, que a inspiração divina que cai, né, que eu sou tipo uma profeta. Cara, eu, nem um pouco, né? Ele lida, eu acho... mas eu estou zoando. Mas é isso, acho que os quatro filmes finalmente estão conduzindo para isso, né? Óbvio. Eu falei mais no nome, né? Sim, sim. Filmes. Sim. Mas eu aí... coloquei, uma... coloquei uma frase de Paula Gaetan aqui, que ela falou, que eu achei que é um... É não só o cinema, mas, enfim, a gente está falando aqui sobre... Né, a, a, eu comecei falando do lugar de origem de tudo, né, do, do filme do, do Caetano, com todo, com todo o problema que esse tudo, que essa origem <risos> traz, né, mas esse desejo de se voltar para esse lugar. E esse lugar também não é só feito de imagens visíveis. Né, eu Acho que isso é algo que também interpela os quatro filmes que, que a gente trouxe em conversa hoje. E acho que só para... Encerrar, é, eu tava pensando eu lembrei mais cedo daquela frase do Milo Fernandes, né, quando o Pedrinho estava falando de que, de que o Brasil tem um imenso passado pela frente, mas eu acho que nesses quatro filmes também o contrário é verdade, você olha para o passado e você também encontra um imenso futuro pela frente nessas imagens do passado, nessa experiência do passado, eles apontam para frente, né, eles apontam para a vida e para onde para onde ir, né? para quais caminhos é, explorar né? daqui para frente. Queria agradecer demais a, a vocês, já chegamos a duas horas e meia de conversa, agradecer a, a todos, que, todos e todas que participaram e que assistiram ao vivo, espero que tudo dê certo e que fique disponível no YouTube para posteridade, porque... Acho que as pessoas vão ainda ver esses filmes, muitas vezes, em diversas situações diferentes, e essa, essa troca vai continuar, de alguma forma, quando as pessoas forem encontrando e reencontrando esses filmes. Só queria falar tem uma última isso. coisa que eu lembrei, que eu não, não falei, que é uma coisa que tinha me perpassado também, vendo todos os filmes, e acho que tem muito a ver com, com a frase da, da Paula, que você fixou aqui, que é muito forte, é que eu acho que os filmes lidam com essa impregnação do invisível no visível. Eu estava pensando na Morte Branca, por exemplo, aquele momento colorido no, no meio do filme, com aquelas imagens de, de texturas, né, de paredes, de é, que para mim é um símbolo, eu acho que tem algo parecido em todos os filmes. É, que são esses espaços impregnados de outras coisas, né? os espaços ou, enfim, elementos que são filmados. No filme da Paula isso acontece muitas vezes também, eu sinto. Né? Você você vê algo, mas o que aquela imagem te traz é o que está impregnado de invisível naquilo que é visível. Então, eu acho que isso é uma uma característica dos filmes que... Que tem, que, que, que tem a ver com essa frase que eu acho que tem a ver com nossas pesquisas todas. Muito bem observado, é verdade. Bom, foi ótimo. Rodrigo Navarro, vou... o microfone está aberto para quando quiser, quem quiser. Só <risos> tenho. Já me despeço agradecendo. Adorei o papo, adorei ouvi-los, sempre muito bom, assim, mesmo, de verdade. Agradeço o convite. Foi uma excelente forma de passar é. a tarde de sábado. <risos> é, Obrigado, também. gente, ótima conversa. Era muito agradável, agradável. <risos> Até, <risos> Até a próxima. Até a próxima, Papo. Obrigada para todos. <risos> Valeu.